barato Vamos embora para polêmica. Ainda lá. Ah, é. Tá ligado viu? alguma é. coisa para melhorar a lata. Então vamos começar, hein? Fala, rapaziada, maneira. estamos brotando aqui mais uma vez para mais um podcast, mais uma edição. E como no, já é de costume, sempre com um convidado muito especial e hoje ele, o Mito. O verdadeiro <risos> Mito de Volta Redonda. Léo Mito, fala tu. E aí, gente? Legal. Que prazer estar fazendo parte desse, desse projeto teu aqui, cara. Depois, quando você me chamou daquela primeira vez, a gente ficou agarrado por questão de data, né? Uhum. Ah, caraca, horário e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, não, tá vindo feriado aí, vamos fazer o feriado. Pô, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. De pô, verdade. Com certeza. Para começar, dire certinho, o Alcum Quebra É, não pode dar, pra, não, pra não dar esse mole. E é isso. Vai dar vontade de fazer churrasco, né? Dá, né, velho? <risos> Léo, depois claro você, pô, você fala um pouquinho mais, pô, mais, próximo, mais do, próximo do Mike, só para não. Tá. Vamos ficar um pouco Aqui já foi, aqui já tá tranquilo. É isso aí. Tô parecendo aquele maluco da cunha, né, mãe? Tá ligado? O da cunha? É! <risos> o da cunha é bolado. Você vê o canal dele é, direto? Mano. O cara é maneiro, o cara é bom de onda. Pô, eu acho um pouco difícil alguém de Volta Redonda não te conhecer, né? Mas pra galera de fora que assiste o meu canal, se apresenta aí pra rapaziada. Então, gente, meu nome é Leonel José da Silva Silvério. É um nome totalmente diferente, Leonel. Quase não acho lugar nenhum. É. <risos> na escola, todas as escolas que eu estudei, só tinha eu. É, sou morador de Volta Redonda, tenho 34 anos. É, Estou nessa, nessa luta aí de, de música aí, que as pessoas, algumas, me conhecem. As pessoas que estão me conhecendo agora. Já tem aí para mais quase 21 anos. Comecei, era bem novinho na escola ainda. Putz, 21, cara. 21. Tem uma caminhada, tem uma caminhada, caminhadazinha banheira. legal. E é aquele lance, né? Falando sobre... Acho que sobre essa parte de, de, de apresentação, não tem muito mais o que falar. Não. Filho de Jussara, Helena da Silva Silvério, Paulo Rogério Silvério, irmão do Luan, Marcelo da Silva Silvério. Morador da Volta Grande. Morador hoje da Volta Grande, foi morador de 22 anos no Parque das Ilhas, já tem... Mais 12 anos que eu moro aqui na Volta Grande É, na verdade é tudo junto, né? É, da e a é pé. é tudo Santo Agostinho É tudo Santo Agostinho <risos> Tudo por aqui mesmo e cara Como é que começou essa sua caminhada no samba? Então, irmão Cara, eu não tenho uma família que, que é de músico, eu nunca tive uhum. é, eu sempre gostei Meu pai me colocava pra escutar alguns, alguns pagodes, né? Almir Neto, alguns Partido Alto e tal e aquilo foi criando gosto pelo aquilo, né? Uhum. Porém, eu nunca tive incentivo, porque eu nunca tive na família alguém que, que fizesse parte de música, alguém que já tivesse no passado feito alguma coisa de música e parada, Eu nunca tive essa parada. Eu até pesquisei depois, não apareceu, não, não tem ninguém. Eu sou o primeiro. E, aquele, e por ele escutar essas coisas, eu fui criando gosto pela, pela, pela, pelo segmento, que é o samba e o pagode. E a minha, minha, minha família me incentivava não pelo samba e pagode, me incentivava pela questão da música, né? Por ser música, então, eles sempre me davam incentivo para tudo. Eu precisava do instrumento, eles me davam. Presente de aniversário que você queria. Eu queria um tantã, eu queria um pandeiro, eu queria um, um, um afoxé, eu queria um tamborim, então, então eles... teve aquele apoio bacana. É, o família, apoio sabe? da família quanto a isso, sim. Mas eu nunca tive alguém que a. Ia... Caraca, eu vou seguir o caminho desse cara aqui. Até quando eu entrei para a escola, no ensino médico, eu estudei sempre na redondeza, eu estudei no John Kennedy, de primeira a quarta, e no JB, de quinta a oitava, depois fui para a escola técnica, da escola técnica fiz a faculdade, enfim, é isso. É, na escola, lá no, no, no JB, na época do ensino do, do fundamental, tinha a rapaziada já que já fazia o pagode, que já eram mais velhos que eu, né? Uhum. E aquilo me encantava, porque tinha às vezes o, as festas da escola... E a, o pessoal da escola apre, dava oportunidade para esses grupos se apresentar e eu ficava lá encantado, só que eu não era moleque, né? Quinta série, eu ainda não começava nessa situação. Até que quando eu entrei na, na sexta série, passei pro próximo ano, é, a turma que foi montada tinha uma galera que os primos e conhecidos já faziam pagode, né? E a gente criou um grupo na escola. Eu nem sabia esse negócio de cantar, essas paradas assim... Eu não tinha, tinha noção disso. Aí tinha dia da árvore, tinha dia do professor, dia do, do, do, do sei mais o que dia das mães. Então, eles promoviam. Dia do índio. Dia do índio, é, essas coisas todas. Então, então eles promoviam dia da água. Eu lembro até hoje, do, do, do, depois vou contar. Aí tinha eles promoviam essas festas dentro da escola e, e botavam os grupos para se apresentarem. E a gente montou uhum. esse grupo lá, né? Uhum. Fez um catado daqui, um catado daqui. Aí eu já tinha os, alguns instrumentos, eu já mais, tinha... Assim,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 rapaziada, tivemos aquele cortezinho, mas já voltando aqui, estava falando das festas da escola. É, como é que aí era? como é que funcionava? Aí tinha esses lances da escola, né? Essas festas, e a gente se apresentava e montava aquele catálogo Eu já tinha alguns instrumentos, aí a uhum. rapaziada já conseguia outros. Aí até um dia que a gente teve que fazer tipo, uma paródia, sei lá que era, que tinha que pegar uma música famosa... Na época uhum. e colocar, eu lembro o negócio de reciclagem negócio de reciclagem Aí eu coloquei, era é, Pela vida inteira do que loucura Quero ter você e A gente teve que colocar Quero recolher o lixo que encontrar Pela rua inteira Eu vou recolher E fazia essas coisas lá Aí até que, poxa Começou <risos> desse, desse lance Eu cantar Uhum Aí a galera falou assim: "Pô, ficou legal pra caramba" e tal. Aí depois disso, as peças que tinham na maioria a gente conseguia entrar com, com esse com essa com esse grupo, né? Não tinha nome, não tinha nada. Mas a gente se ajuntava e fazia essa essa essa essa bagunça organizada. Mais ou menos tinha mais ou menos quantos anos quando você começou? Nessa Vamos fazer um cálculo aqui rápido. Não sou <risos> é muito bom de cálculo rápido não. A gente eu tinha tinha que uns 14 14. Pô, já é, 20 anos, é isso mesmo. 34 agora? É. Três, É, 14 anos. Maneiro, cara. 14 Mano. anos, tinha 14 anos. Foi quando tudo praticamente assim. Não foi aí o início mesmo da carreira uhum. de cantor. Mas começou, foi a partir daí que as pessoas começaram a, a, a me conhecer, né? Hum. Ah, tem um menino lá na escola que canta e tal. Até montar o primeiro grupo. Aí, nessa montagem do primeiro grupo, eu lembro. Cara, eu sou muito ruim de gravar data de anos, essas coisas. Mas já tem bastante tempo. Foi, é, com 15 anos de idade, nós montamos o primeiro grupo, que era a Galera de Volta Redonda, da Vila Americana. Aí a gente deu o grupo o nome de Nossa Cor. Foi quando eu comecei a me apresentar fora da escola, entre aspas, o nosso mais profissional, né? Uhum. <risos> Aí, cara foi quando eu tinha que eu sou eu gosto de falar muito das pessoas que sempre me ajudaram eu falo isso em todos os lugares que eu que eu vou fazer entrevistas as coisas eu tinha a minha tia namorava um cara que tocava no grupo realce chamado realce né muito conhecido em volta redonda hoje em dia já não se apresentam com mais frequência mais que as pessoas já ficaram com outras prioridades uhum. e ele tocava baixo contrabaixo e minha tia já sabia dessa minha vontade né Desse meu sonho, essas coisas todas Então quando dava, ela me levava pros pagodes junto com ela Pra não ficar lá na beira do palco lá, na, Às vezes eu ia na beira do palco E às vezes ela conseguia me deixar em cima do palco Aí eu ficava mais maravilhado ainda, né? Com aquele lance, pô cara, queria muito aparecer dessa situação e tal Aí até que um dia eu conversei com esse, esse ex-namorado dela Aí ele falou assim, pô cara, se, se ensaia que eu vou conversar com o Carlinho que é o Carlinho do Real, que é o cara que eu sou... Os dois caras que sou grato que me colocaram nesse, nesse, nesse mundão aí. Que eu vou conversar com o Carlinho pra te colocar lá na domingueira do Náutico. Eu lembro até hoje. Maneiro. E... Pô, se der tudo certo aí e tal. Ensaia direitinho que a gente vê o que vai acontecer. Aí foi quando aconteceu a primeira vez. O Carlinho foi e me botou no grupo de abertura. Não tinha ninguém no pagode. O pagode era de tarde, começava e só a galera chegava à noite. Precisava de um grupo pra abrir... Ele já tinha um grupo para abrir, só que ele falou, ó, oh, vou dar oportunidade para esses meninos. Aí me colocou lá, eu levei a rapaziada, foi a primeira vez que a gente se apresentou. Foi uma bosta. <risos> Você ficou nervoso? Nervosismo, cara? né, cara? Por mais que não tinha ninguém, né, tinha só uma galera, porque o pagode era na beira da piscina, né? Uhum. Aí tinha a galera da piscina que ficava escutando aquela coisa toda, e a gente com medo de errar, eu com medo de errar a letra, e a galera também que era tudo nova e tal, a gente saiava muito, mas ficava com aquele receio, né? Aí até que ele, pô, chegou no final do pagode, gostou e convidou para os outros domingos. Aí foi quando foi se aperfeiçoando, as coisas foram melhorando, eu fui perdendo medo, fui perdendo medo, né? Fui ficando menos, menos suador, né? Uhum. Aí fluiu legal pra caramba, cara. Aí depois disso, tá essa vi, esse vício aí há 20, quase 21 anos. Cara, que maneiro, que maneiro. Eu também eu comecei bem novo, comecei, eu comecei nessa área, eu tinha 11 anos de idade, comecei bem novo, eu trabalhava com meu pai filmando casamento e desde aquela época eu venho trabalhando em cima disso daí, mas pô, maneiro. A sua história é um pouco parecida com a, com a, com a do Nigério, o Nigério ele também falou que começou na escola, né? Aqui em Volta Redondo, eu é, acho que já cara, tinha essa parada da galera da, é, na da verdade. já rolar essas paradas. O, o lance das, da música, né cara, a escola incentivava muito naquela época. Por mais que a gente não tinha essa, a, a mídia social que a gente tem hoje, né, a, a, os, os recursos que a gente tem hoje, a facilidade, até os instrumentos hoje é muito mais fácil de você adquirir, com a qualidade muito melhor. aquela época, pô, pra minha mãe me dá um... porque era diferente. O pandeiro, a gente, por exemplo, igual o pandeiro, eu sempre gostei de tocar pandeiro. O pandeiro que a gente que minha mãe tinha condição, naquela época, o pandeiro maior era o pandeiro mais barato. Uhum. E o pandeiro menor era o pandeiro mais caro. Minha mãe não tinha condição de me dar o mais caro, que era o pequenininho, que eu conseguia segurar, que era mais forte. Não, ela me deu um tijolão de 13 polegadas com a madeira <risos> grossa pra cacete, 55 mil tarraja. What? E é assim que a gente fazia o negócio. Eu tinha esse pandeiro até... Uns oito anos atrás, eu lembrava onde estava, não estava nem comigo. Só que aí depois a gente perdeu o contato, esse pandeiro sumiu. Foi o primeiro pandeiro que eu tive. O primeiro tantã que eu tive, eu, eu, depois eu reformei e dei para um filho de uma amiga minha, da Juliana. Luan, que é charado chará do meu irmão. Não sei nem se ele tem aquilo lá até hoje. E, cara, é, é, aquela época as, as escolas incentivavam muito essa parte. Hoje eu não sei muito porque, por exemplo, eu sei pela questão dos meus sobrinhos. Uhum. Eu não vejo meus sobrinhos falar que ah, teve teatro na escola, teve aula de música na escola. Eu, eu não sei entendeu se tem alguma coisa fora do, do, do, do, do, do ano letivo, da grade. Mas naquela época, por exemplo, a gente estudava português, matemática, pop, pop, aquela porra toda. É, mas existia, quando eu falava sobre essa situação, as professoras liberavam a gente para poder... E ensaiar, e ensaiar e... é, essas coisas. Isso aí, querendo ou não, era um incentivo da gente não. poder estar na escola e as coisas fluírem. Então a escola foi, na verdade, a escola, né? De tudo uhum. onde tudo começou. E eu sou grato pra caramba, aquela época a gente era muito mais. É... As coisas eram muito mais rígidas, né? Era bem rigorosas. Mas, pô, cara, foi muito válido essa, essa, esse, esse aprendizado que a gente teve nessa época da escola aí. Pô, bacana, cara, bacana. É, é, é algo que eu acho que falta um pouco, né? Hoje em dia, na, na molecada. Porque você não vê a molecada... Pelo menos na minha época, o que tinha em volta redonda de incentivo para a molecada, pelo menos tinha uma Ismel, tinha uma, você lembra Sim, da sim, sim. Tinha umas paradas assim, hoje em dia eu acho que não tem nada disso. Colônia de férias, não sei de onde, da prefeitura. Ia para tudo quanto é nada. Tinha, tinha é, como é que era o nome, cara? Tinha umas gincanas da escola, cara, que a gente eu lembro que eu disputava é... cabo de guerra, eu esqueci o nome do, do, do evento que tinha. Tinha tanto na ilha quanto lá, no, lá, lá na foa, né? Tinha que... na foa, tinha na ilha e teve no recreio de trabalhador também tinha... na época. Na Fora, já fui lá na Fora jogar queimada. É, quando... era isso aí, eu fui disputei cabo de guerra, já te disputei negócio de salto em distância. Tinha essa parada toda, hoje eu não vejo. Não, não tem, não tem, volta redonda. Acho que acabou todo esse incentivo, ou a verba meio que... Sei lá o que que é, Futebol mano. Tipo pro bolso de alguém. Não sei como é que funciona. <risos> e depois que você já vê ganhando ali a sua adolescência, cara... Como é que foi mais as suas referências, assim, que aí você começou já a entender um pouco mais do que você queria, né? É, aí, você aí, começou a escutar uns sons? Eu já escutava porque meu pai colocava, meu pai sempre gostou, né? Mas as referências sempre foram... A gente, eu sempre escutei muito samba, né? Uhum. Até começar a, escutar, a cantar, e naquela época que eu comecei, tinha, tinha as duas vertentes. Existia um grupo de pagode e o um grupo de samba. Uhum. Grupo de samba, só tocava samba, não tocava pagode de jeito nenhum. E o grupo de pagode, só tocava pagode, não cantava samba de jeito nenhum. E por ser molecada, a aceitação do pagode era mais fácil, né? Mas eu sempre, a minha base foi sempre escutar samba. O Miguel Neto, Lindo Cruz, Zeca Pagodinho, é, Dona Ivone Lara, é, Jovelina, e por aí vai, cara. Uhum. Tem muita gente. Se eu ficar falando aqui, listando aqui, é, Martim da Vila... Cara, tem um monte, eu lembro que o meu pai tinha um CD lá, o butiquinho do Martinho. Cara, era muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí era fundo de quintal, enfim, eu comecei a escutar essas coisas, né? Porém, devido ao lance chamada Tal Carreira, a gente precisou começar a escutar. Mas naquela época era pagode 90, né? Uhum. É, não era no ano de 90, mas era, já era pagode 90, 2000 e em diante. Você escutava muito, porque o, o, essa, essa, essa, essa onda do 90 durou, perdurou por muitos anos, né? Então a gente, pô, que loucura. Exalta samba, cara é metade, catinguelê. É... Cara, que susto. É o remédio, mano. É né? o remédio que tem eu parei, que tomar. Caraca, que que tá explodindo agora? É, é, é o remédio que tem que tomar da cirurgia que eu fiz. E... Mas o remédio não tá aí? Tá, tá aqui, tá aqui. Mas daqui a pouco a gente toma. Coisa rápida, aí cara, então eu, eu tinha que escutar esse, esse, essa, essa gama de gente lá, foi aonde que as coisas começaram a acontecer, aí tinha Swing Simpatia, aí tinha Pique Novo, tinha loção tinha Sociedade do Samba, cara foi criando nessa época, criou milhares de grupos, porque o, o segmento pagode ficou em alta, uhum. né? Nessa época, o pagode ficou muito em alta, muito em alta mesmo. Então, tudo era pagode, tudo era pagode, tudo era pagode, tudo que eu é lugar era pagode. Então, as referências foram esse, esse leque, essa gama de, de artistas que, a gente, que eu acabei de citar aqui. Que, poxa, cara, eu levo até hoje e até hoje eu canto. Entendeu? isso Já passaram, pô, cara, no mínimo aí uns 15 anos. Né? Pô, 20 anos já se passaram e a gente tá aí nessa... Nessa loucura aí de, de ficar relembrando, às vezes a gente até se emociona, porque, cara, é muito... Se você parar pra analisar, às vezes a vida de... a, a parada de ser cantor, pra harmonia também é diferente é, é, é, é complicada. Mas pra galera que, ela, que é cantor, é muita letra, cara, pra você gravar na cabeça. Nossa, demais! É muita letra, Isso. bicho, é muita música, tu tem que lembrar... E, pô, cara, graças ao meu bom Deus, eu não tive problema com memória. Às vezes eu esqueço o início da, da. Porque é muita música pra você lembrar. Já aconteceu que você tá no meio do show e. Já. Já. Aí rola um embromeixo? Embromeixo. manda a galera cantar e vai embora. Embola, <risos> canta uma coisa, canta outra. <risos> é. Fala rapaziada, tamo voltando, Aí Tivemos aquele corte pra lembrar. Pra você de chegar aí nos comentários, deixa aquela comentada do que você tá achando sobre é, essa resenha. É. E também não esquece de dar um pulo lá nas redes sociais do Léo. Arroba Leomito Oficial no Instagram, gente. Dá essa moral pro Pertinho. É. Seguir. Pede pro amigo seguir também. Pra amiga seguir. Pro pai, pra mãe. Pra avó, pro tio. É. Não acho é. que não custa nada. Acho que tem bastante material lá pra vocês curtirem. É isso. Vou deixar aí na descrição as redes sociais do Léo. E daqui a pouco a gente só tá aqui esperando o churrasquinho em família, meu filho. Cadê você? Venha, filho. Tô te esperando ansioso. <risos> meu Deus do céu. <risos> então, guerreiro, voltando a falar. Você tava falando um pouco das suas referências, cara. É... Caraca, me, me perdi aqui no assunto. Peraí que saiu aqui o negócio. Relaxa, fica tranquilo. Nós estamos em casa. Fiquei nervoso, pô, com celebridade, é, cara. Ah, sai fora, sai daí, cara. <risos> cara, eu aí eu, eu perguntei se você chegou a esquecer de, de alguma letra em um show. Você tem, assim, um show que não sai da sua memória? Um show que você fala, putz, esse show, caralho. Putz, mano, agora você me apertou. Tem um monte. Tem um monte. Fala um, uns. Vou te falar de... de... Vamos lá, porque, na verdade, nessa carreira eu passei por quatro formações. Foram quatro formações. Nossa Cor, Gente Nossa, Namoro, Samba Moleque e o mitos, é Cinco formações. Sempre como cantor. Vou te falar a, a, o show marcante de cada um deles. Teve um show do Nossa Cor, que foi a abertura do show do belo não, Bela não, do Swing Simpatia, no Náutico. Uhum. Foi um show que a gente ensaiou muito, a gente ensaiou muito e foi... Na época eu lembro que, que tinha um menino que tocava o teclado, que fazia a base no teclado, Bruno, e teve uma música que na época, a gente, você vê quanto tempo tem isso, era... era a música do Netinho de Paula, e Júnior. Abra a janela e deixa o sol entrar, são dez da... Né? Tinha essa música, e essa música tinha um solo no início. Era o único solo que ele, que ele lembrava de fazer inteirinha que eu falei assim, o momento do show que a gente espera esse solo. Aí ele metia o solo, on. então esse dia foi, pô cara, foi foda, de verdade. Foi maneiro pra caramba, pra você ver que eu lembro até hoje qual é a música. Aí depois eu passei pro, nossa, pro, pro, pro Gente Nossa. Gente Nossa, eu entrei assim, bem de paraquedas nesse grupo. E, cara, um show marcante foi uma domingueira do comercial. Cara, a casa entupida de gente. E eu sempre fico vendo o show né, das pessoas, né? Uhum. E aí, o que que acontecia lá nesse dia? Cara, o náutico o comercial lotado, lotado, lotado de gente, o domingueira. E o grupo era a ascensão do, do, da cidade na época, né? Só existia gente e, e, e a rapaziada que cantava que era real, sorriso aberto. Que é mais uma referência que eu tenho. Raiz do Samba também, que é outra referência que eu tenho. O grupo do Vaguinho, que hoje toca contra baixo comigo, Coisa Louca, que é outra referência que eu tenho. Dentre outros, cá entre nós, que foi a rapaziada que me viu iniciar, Marquinho, junto com o Paulinho. Cara, uma galera, bicho. Tem outro, outro cara também, o Betinho, o Betinho também toca percussão, também fazia parte desse grupo. Hoje os meninos, cada um foi seguindo o seu rumo, mas cada um cantando também. o um negócio de, do mundo da música. Uhum. Então, eu entrei de paraquedas nesse, nesse Gente Nossa. E essa domingueira me faz não sair da memória. Uma domingueira e o palco aí lotado. E eu sempre vi os cantores, é, quando chegava assim no momento do show, eles sentavam na beira do palco e cantavam, né? Eu falei, caraca, mané, eu vou fazer essa porra hoje, não tô nem aí. Os malucos ficaram malucos, eu tava cantando em pé, do nada. Aí os caras, o que, que esse moleque vai arrumar, cara? Ele vai descer lá no meio dos outros? Não, eu sentei na beira do palco e cantei uma música de Sorriso Maroto. Se eu não me engano, foi Bateu Saudade. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Eu acho que foi essa, eu não tenho certeza. Mas foi uma música bem explodida da época do Sorriso Maroto. Uhum. Então esse show, cara... A caraca, da beira do caraca, mané, todo mundo saiu do fundo, <risos> foi pra frente do palco assim. Foi o show que se você perguntar pra qualquer um do gente nossa, qualquer um, Jacaré, o Tim, o Alisson, Tatuí, o, o Min. Quem era o outro? Acho que era só, era só a gente. eram seis. Era só... Alisson, Tatuí, Tim, Jacaré. Tinha o maluco do do violão, mané. o mim, o mim, o mim, o mim, e tinha um violão também, mané, como é que era o nome do violão, cara? Os nomes são bem engraçados, né, <risos> jacaré, tatuí, mim, é, cara, eu não vou lembrar, bicho. não vou lembrar, eu, eu, o maluco do violão, cara, Cleiton, Cleiton, Cleiton, lembrei, Cleiton, e cara, porra, ele falou assim, o que esse moleque vai arrumar, mané, desci, sentei, cantei essa música, até hoje, se você perguntar para qualquer um deles, eles vão falar desse show. Pode ter certeza absoluta. Maneiro, cara. Maneiro. Aí depois foi o Namoro. Foi o show que a gente fez em Angra dos Reis. A gente chegou como artista em Angra dos Reis, cara. Foi maneiraço. Um palco montado na rua. A gente chegou por trás, mané. A, a banda tinha... Chegou, a gente chegou e o palco já tava praticamente montado. A gente ia passar o som. Quando a gente chegou, mané, uma porrada de gente. Fizeram até corredor pra gente, mané, poder Carai, passar. Fora, <risos> Falei, caraca, Falei, caraca, tô... Aí, tô explodido. maneiro, cara. Foi onde foi? Foi, foi angra? angra dos Ex, lá em Perequê, cara. Caraca. Show... Caraca, foi maneiríssimo, maneiríssimo mesmo. Aí depois eu fui pro... Pro... Samba Moleque. Samba Moleque já já tava com uma outra formação. Samba ah, Moleque, cara, um show assim... O Samba Moleque a gente durou um pouco tempo. Mas eu lembro um show que a gente fez numa... No, no, no Porão, cara, na época. Porão era o Porão ainda, não era uh -huh. nem aquele grandão, não. Você vê quanto tempo tem isso. Era o Bali. Não, era aquele onde tem a choperia, só que na choperia uh -huh. tem um porão mesmo, uh -huh. onde era a boate. Um show também lotado de gente, foi um show bem marcante. E tem um mito, né, cara? O Mitos teve vários, meu irmão. Teve vários. Vários momentos. Vários. Tem mitos foi o último. Você pode pontuar. Lembro, ó. Pode ser os polêmicos. Rádio os Mania, polêmicos. na Rádio Mania, foi um show foda. Na Ilha São João foi um show. Rádio Mania foda. foi qual ano? 2014 eu acho. O tava lá chapadão andando lá no meio da galera, com certeza. O 2014 Otávio. eu não. Ah, na rádio maninha eu tava, pô, foi a primeira rádio maninha que teve. Mas né? não foi aquele grandão não, foi no Náutico. Esse foi do, do Náutico. A gente foi como atração na época não, da música na, na Ilha. Eu né? quero sempre não, da Ilha não, não cheguei a fazer na Ilha Grandão não. Você não chegou a tocar na Ilha? Não, na Ilha não. Toquei no Náutico. Foi na, época que a gente a música 99 não, quero 100%. Uhum. Tava porra. E tudo quanto é lugar. Foi o ano que a gente mais viajou, o ano que a gente teve mais <risos> perrengue que a gente passou, cara, por causa do nosso produtor Renato Sabino. Pelo amor de Deus, ele botava a gente furado. E, cara, mas foi um ano de aprendizado onde cada um, depois que o, o deu por, por, por fim o, a, o grupo, né, a gente foi isso que é tipo assim, cara. Todo mundo teve uma bagagem muito grande para cada um seguir o caminho que queria seguir, entendeu? Uhum. Mas teve vários, teve esse, teve na eleição João que a gente abriu, tocamos depois do Gustavo Lima. Acho que foi isso mesmo, depois do Gustavo Lima. Cara, foi assim, porque era festa do peão, ainda existe festa do peão em Volta Redonda. Quanto tempo que não tem festa Nossa, do peão na eleição João? Muitos anos, festa, pô, né? muitos anos. anos. Não sei se era 2009, sei lá quando que era isso. Que a última festa do peão acho que foi no... Bom, Seis anos atrás? Última festa, uns quatro ou cinco? Não, acho que tem mais, pô. Tem mais, pô. Tem mais. Tem mais, né? Tem mais. Tem, mais. tem mais. Caraca. Até há pouco tempo eu tinha o flyer dessa parada no meu telefone. Agora, se eu. Se eu lembro, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo achar. Aí, cara, era Gustavo Lima. Eu não lembro qual que era o artista. Eram duas bandas. Eram dois uhum. shows completos. E a gente ia tocar depois desse show, mano. Falei, fodeu, não vai dar ninguém, vai acabar o show do Gustavo Lima, Gustavo Lima vai mandar todo mundo Só embora. Só rala, né? Vai ralar. Domingo! Porra? Domingo! Fomos surpreendidos, irmão. Acabou o show, o nosso show é debaixo do pavilhão. Uhum. Acabou o show do Gustavo Lima, caraca, foi aquela multidão de gente pra debaixo do pavilhão, mano. Devia ter, sim sacanagem. Sem exagero, umas 10 mil pessoas debaixo daquela porra, mano. Gente pra cacete, mano. Muita gente. E a gente começou o show, o show foi, tem show. Esse show tem no canal do Mito do Samba até hoje. Maneiro. Tava de roupa branca e tal. E teve vários. Aí teve a nossa viagem pra Porto Alegre. Com o Mito do Samba por conta da música. A viagem do... do Porto Alegre tá aqui anotado aqui pra falar mesmo. É. <risos> Que eu sei que rolou umas histórias engraçadas lá, né? Rolou várias. Então, cara, tipo assim, essa minha carreira, pra você ver, teve muita coisa de show, mano. Show. E teve agora a nossa a minha carreira nova do Léo Mito também, vários shows é, marcantes. O mais marcante foi o último que a gente fez no Carnaval, quando tinha Carnaval ainda. <risos> foi o último show do Carnaval, que teve o Carnaval, que foi 2019. Uhum. Foi lá no Bela Vista, cara. Foi esse show até hoje. Todas as pessoas que não gostavam de pagode, porque... O lugar que a gente foi fazer, quando a gente entrou nessa, nesse, nesse, nessa minha nova carreira, nós fomos começar a tocar pra uma rapaziada que não curtia tanto o pagode, né? O samba e pagode. Então a gente entrou com um projeto, entramos com, com um repertório totalmente diferente. Cara, até hoje as pessoas falam desse show. A banda mesmo, a própria banda fala assim, o show mais foda até o momento foi esse show lá. Teve alguns shows nas casas que a gente tá fazendo também que foi absurdamente lindo, mas nada comparado pela questão da, do calor, sabe? Uhum. Foram praticamente duas horas de show, com a galera cantando do início ao fim, dançando do início ao fim. Então foi, foi massa, de verdade. Só tem que agradecer, papai do céu, por me dar esses momentos aí, e por me dar mais um montão ah, aí mas... daqui pra frente. Quase que eu derrubo o microfone. Cara, tá uma parada que eu sempre pergunto pra galera que... Pra, pra mim que eu, eu fui trabalhar lá e foi um uma emoção diferente. Até o público te recebe de uma forma diferente. Já perguntei para uns amigos também. Como é que foi para Assim... para você... A primeira vez que você tocou no Aero, cara. Porra, bicho. Porque o Aero é... Agora, lembrar primeira... da primeira vez do Aero... Eu não vou conseguir. Porque eu toquei <risos> com outros grupos lá, né? Aham. Uhum. Não, assim... Como, como... Carreira solo, né? Ah, do solo, não. Do solo teve... Do, do solo você já cantou lá? Teve duas vezes, acho que teve dois yeah. shows, do Do solo acho que teve dois shows, grandes. E assim. a emoção lá é outra, né? Pô, Aí. Acho que chegou um bagulho pra nós ali. Caralho, os caras batem igual a polícia, né? <risos> tô me devendo mais, mano, tô tão... Fala, rapaziada! Voltamos! E já voltamos falando de quem? Ah, ó quem chegou aqui. Churrasquinho família, o melhor churrasquinho da volta grande... E Obrigado, senhor. Com essa novidade aí, a mini barca, a barca Sextou. Rapaziadinha, todas as informações do Churrasquinho Família tem aí na descrição. Comercialzinho tá passando aí também nos intervalos. Só vocês entrarem em contato lá no Instagram dele ou no WhatsApp, que tá tudo aí embaixo aí na descrição. Pede a sua que pai. Ai, diferenciado. Fala tu. Já experimentei aqui, aí, qualidade total. Pegar um pedacinho de carninha aqui. É, porra, amor de é. Deus. Vamos que vamos. Voltando. Show ah, do Aero, né? Que a gente, isso. Show do Aero. Isso mesmo. Então, cara, o Aero, de verdade, é o maracanã. Sempre foi o maracanã do, do, do, do, do baile, né? Do funk aqui em Volta Redonda. E do Sam Pagode não é diferente. Lá a energia é outra. Outra. De verdade. Lá a parada é outro, é outro patamar. Não tem como a gente Maior mensurar. Mas é onde que você encontra todos os públicos, né? Todo mundo. Todo mundo. A galera todo mais mundo. humilde, a galera mais... É isso aí. Mais é... boia, tá todo é mundo lá. É isso lá. aí, tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Eu, eu fico triste por não ter uma, uma, uma pessoa que ah. saiba investir lá, né? Pra poder fazer as coisas acontecerem de, de forma... É, tipo assim, de aceito... De, de, de... Como é que eu posso dizer? De... Como é que de posso estrutura dizer? Estrutura que você fala? É, não, de estrutura ela já existe, mas é de recepção do, do, do cliente, né, cara? Uhum. Uma reforma legal, uma, uma pintura bacana, uma parada que seja apresentável visualmente, pra pessoa falar assim, não dá aquele aspecto de. Porque eu fui criado ali dentro, né, cara? A minha infância toda foi ali dentro época de varandão do samba, aquela coisa toda, que tinha, porra, banho de espuma. Banho de espuma. Tô te falando, cara, eu sou Mano. velho, daqui aqui, é bababando que não deixa enganar. Então tinha banho de sumo, meu pai vendia vendia coco lá no era, nessa domingueira, cara. Galerinha que tá assistindo nem sabe o que é banho de espuma. Sabe não, sabe nada, sabe Estou, não. Estar imaginando a banheira. Pô. É, porque tinha negócio de caravana do rap, era disco, pô, na época. Tinha lá, era um lobo, né? Com a língua pro lado de fora, assim, eu lembro até hoje. Banho de espuma, Uai, é, é muito legal. Porra, é... É... a gente é vivido, é, a gente é vivido, pô A gente é, é vivido, porra, a, a, é é a, né? é <risos> a gente é vivido. Então, cara, o Aero é, é sem comentários pro... É um espetáculo à parte, sabe? Uhum. Pra qualquer evento que tu faça lá. É um espetáculo absurdamente foda, foda. Lugar já que tenho a gente está falando do aero tá falando de show aqui todo mundo que eu que eu troco deck eu faço essa pergunta porque é algo que tem curiosidade que eu já passei hum. e que eu tenho curiosidade se outras pessoas já passaram também né e ah. aqui às vezes não é nem culpa do contratante mas você já teve alguns problemas assim com o contratante até hoje tem direto e às vezes problema bobo bobo, bobo que eu vejo muita Vai de... galera tendo assim, o problema mais idiota, tipo, de uma água no é. um camarim. Continua. Na verdade, cara, é, é por isso que eu tô te falando. Hoje em dia, a rapaziada que é mais nova, eles já pegaram muita coisa pronta, né? Que a galera já lutou, né? Você tá me entendendo? Uhum. Hoje a galera já pegou muita coisa pronta. É, hoje você chega na casa, a casa tem som. A casa tem pedestal, a casa tem microfone. Não tô julgando que eles tinham que passar o que eu passei, o que Nigéria passou, que outra rapaziada já passou. Mas, irmão, é nesses parados que a gente tava dando valor. para você ver. Na época que eu comecei a cantar, o cara, quando fazia o pagode, quando botava o negócio de pagode pra gente poder fazer, o maluco não pagava cachê. Pra você se apresentar, não tinha cachê. Ou era um pouco mortadela e um guaraná. Era umas almôndegas no molho lá e um guaraná. Era uma porção de batata e um guaraná. E ficava nessa nessa situação. Então a gente não ia para casa por dinheiro, né? A gente não saía de casa pensando em dinheiro. A gente saía de casa querendo apresentar um bom trabalho para o cara contratar de novo. Pelo e, amor ali pela parada. É, e a gente conseguir com esse com essa com essa constante a gente conseguir chegar num valor de cachê para poder receber. Né? Porra, cara, hoje eu fico analisando. É, muita gente briga às vezes por... Não tô, não tô julgando, tá? Uhum. Só tô te dizendo o que aconteceu comigo e o que eu aprendi de lição disso. Quando isso acontecia, tinha gente que dava o de comer. Mas tinha gente que cagava e andava para comer. Às vezes a gente, por exemplo, show grande que ia abrir... A gente abria o show grande, o cara mal dava água, não mexe nisso aí não, porque isso daí é da banda tal. Não hum, encosta você a fala. mão, porque isso aí é dos caras, os caras são chatos caramba. Quando os caras saíam do camarim e iam pro palco, aí os caras deixavam a gente ir. Só que aí já tinha o resto de tudo, né? Sobrava água, sobrava um pão com batê, sobrava uma fruta lá que os caras não queriam comer. Mas isso aí também, na época, a gente não não, não não fazia questão dessa parada, né? Mas isso daí é uma parada que acontece. Hoje em dia, é, é igual eu converso com, todo, com todos os meninos, né? Os meninos hoje já são a maioria tudo da minha idade que eu, tem alguns são mais novos, mas também que já passaram por alguns problemas da banda. Fala, irmão, você ser sincero pra você? Não espera, mano. Sai de casa alimentado. Se tiver, você leva para casa, irmão. Come em casa. Mas não vai com fome, não. Porque você vai me perturbar. Eu vou ter problema com o contratante antes do show. E a gente vai fazer um show tenso. Exato. Entende? Não tô dizendo que isso seja uma regra, não. Só tô te dizendo que é, é o que acontece. Sabe? Hoje em dia tem, a, tem uma consumação, tem uma consumação. Só que os caras são taxativos, irmão. É isso aqui, se passar disso aqui tu vai ser descontado E desconta Desconta Eu não vou citar nomes aqui porque eu acho que não tem necessidade Exato. Mas eu acho que Irmão é, é igual eu falo Alguns lugares que me, me questionaram sobre a questão de comida, por exemplo ah, A consumação é 100 reais Pô cara, a rapaziada tava com um pouco mais de fome em vez de eu pegar duas barcas de 50 reais, ou duas comidas de 50 reais, que dava com o refrigerante dos menino, eu peguei duas de 60, passou 120. Aí o cara fez questão desses 20 reais, descontou do cachê. Uhum. Mas só que os meninos não tem nada a ver com isso. Eu descontava do meu, era 20 reais a menos. Faz diferença pra mim? Não, não faz. Mas eu acho uma puta da sacanagem. Uhum. Entendeu? Porque a gente não tá ali porque é passar fome, não é por conta dessas paradas. A gente está ali como fazendo o nosso trabalho, como uma empresa comum. Como você vê, eu não vivo da música, eu trabalho também na parada. Por mais que, ah, isso, isso, isso aquilo, meu irmão, uma empresa dá comida para eu poder comer lá, não tem como eu ficar lá o dia inteiro. Porque, por exemplo, tem contratante que fala assim, pô, Mané, o pagode vai começar às seis horas da tarde. Seis horas vai começar o pagode. Pô, a gente tem que chegar lá uma hora antes. O pagode vai começar às quatro. A gente tem que chegar uma hora antes. Três horas da tarde, olha só, pense. Domingão, sol do cacete, três horas da tarde. Acabamos de almoçar uma e pouca da tarde, três horas da tarde. Até aí tá tudo tranquilo, o estômago tá cheio Pô, cara, aí chega três horas da tarde, vai começar às quatro. Aí chega quatro horas, a casa tá vazia. Pô, espera mais um pouquinho, vamos jogar pra cinco. Uhum. Aí passa mais um pouquinho, a galera começa a chegar mais tarde. Deixa eu só dar uma encostada aqui. Começa um barulho. Vamos começar, vamos jogar para as seis, vamos jogar para cinco e meia, vamos jogar para seis. E nisso, meu velho. Nisso já começou o pagode que ia terminar de quatro, ia terminar às oito, já tá jogando para dez da noite. Nossa. Isso não acontece uma vez só. Acontece sempre, pô. Até hoje acontece. Até hoje acontece. Até né? hoje acontece. Só que aí, aí você vai questionar alguma coisa com o cara, pô, que não sei o que, Aí o maluco começa a querer jogar umas conversas fora. Sabe o que, que eu fiz? Não volto mais lá, não toco mais. É, cara. Eu não preciso passar por essa situação, nem botar o mesmo menino pra passar por isso, cara. Não é marra, não é isso não. Eu acho que isso é falta de respeito, entendeu? Uhum. Porque, pô cara, a gente tá ali pra poder agregar no ambiente do cara pras pessoas irem. Senão ele não precisava. Se ele falasse que não precisava da gente, ele não contratava. Entendeu? Então, eu acho que essa parada é uma puta de uma falta de respeito, não com, só comigo, como todos os artistas, que são regionais, são pequenos, que são grandes. Os grandes eu acho que nem tanto, porque eles têm isso a causa contratual, né? Então, se não cumprir, eles nem é, sobem é, no palco. Mas, tipo assim, eles fazem, às vezes a gente para para analisar, eles fazem é o certo, mano. A gente acha que é marra e o caramba, não, mano, não é marra não, mano. Porque às vezes o cara tá vindo de um show lá da... Sei lá da onde. Pegou a ponte aérea pra chegar no horário. E isso, aquela coisa toda... Pra, pra, pra, pra, correndo pra poder fazer isso aqui. É da fome, meu irmão. É ser humano, pô. É ser humano. É normal isso acontecer. Então... Esse problema de comida já teve. Problema de cachê, teve. Problema de horário, graças ao meu nosso bom Deus. O meu bom Deus, graças a Deus. Mitos do samba. Me agregou, como eu te falei. Foi a parte que agregou mais coisas vou falar até o sou grato Renato Sabino por, por ele ter feito criado essa doutrina né uhum. a gente a gente chegava sempre na risca para poder fazer show alguns deu problema o contratante que descontar aí ele falou assim a partir de hoje rapaziada vamos trabalhar certo a gente vai chegar uma hora antes do show em qualquer lugar se der qualquer problema, a gente sabe o que a gente pode fazer. O cara esqueceu, sei lá, um cabo em casa. O cara da mesa do som não tem, mas a gente consegue ligar pra alguém pra poder trazer. Ou a gente consegue voltar lá e conseguir pegar. Enfim, qualquer problema que dê acontecer. Então a gente criou essa doutrina e essa doutrina leva até hoje. Então hoje, graças a Deus, nenhum contratante pode falar assim: caraca, mano, o Léo Mito atrasa pra caralho. O Léo Mito chega sempre atrasado. Pô, vou descontar dele. Graças a Deus, por esse motivo, ninguém nunca... Não vai poder falar. Porque eu sou chatão mesmo. Você sou sempre chatão. já tá lá na casa quando começa. Irmão... Começou o trabalho já tá lá. Hoje em dia, quando eu tô, quando eu tô em Volta Redonda... Porque eu trabalho no Rio. Quando eu tô em Volta Redonda... E vou ter um show... Isso aconteceu semana passada. Eu tinha um show no sábado. Numa casa. E... Tinha que passar o som. E cara... Pode parecer que não, mas a passagem de som é 50% do nosso show. De qualquer, ou pelo menos no nosso, realmente, eu acho que na maioria da galera. Se não rolar uma passagem de som, cara, tudo fica ruim. Você não se escuta. É, ah, fica tudo maluco, escuta, né? Você não escuta o que o seu amigo tá tocando. Ele nem sabe o que tá tocando. não né? sabe o que tá tocando e não sabe o que, que eu tô cantando. Aí começa a dar nota errada, toca rápido e a música é lenta. Cara, é uma negação.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 rapaziada, voltando aí de mais um corte. Lembrando aí, ó, churrasquinho família. Pô, barquinha cestou. Entra lá em contato, ó. Barca top. Vem com as batatas recheadas. Batata recheada, batata com... recheada no, no, no bacon. Top. Tem né? ainda. Tem cheda Tem, tem cheddar aí, ó. Comi, ó. Caramba. Olha aí do outro lado aí, ó. Top demais. Rapaziada, voltando aqui, então, Léo Mito, o que, que você tava falando? A gente tava comentando sobre a questão de é, contratante, né? Briga com contra... uhum. alguma coisa de... Desconforto, né? Uhum. Então, voltando a dizer que eu estava falando sobre a passagem de som. Cara, na semana passada, eu tô, eu tô falando semana passada porque foi o mais recente, né? O nosso show era sábado. Eu fui passar o som na sexta-feira, à noite. E tava tendo evento na casa, esperei o evento acabar. Fui lá, montei instrumento por instrumento, passei instrumento por instrumento. Na hora que a gente chegou pra tocar, olha pra você ver, o horário de palco era 8 da noite. Que hora que eu marquei pros meninos chegar? 7. 7. Chegamos lá, na verdade eu marquei sete e meia porque já tava praticamente tudo montado, marquei sete e meia. Os moleques chegaram 7 e meia, na meia hora pra eles chegarem lá, dar um confere, ataque. Começou o show, era nove. Caramba. Que é o que pediu. Aí a rapaziada já fica uma hora e meia. Você tá me claro, entendendo? É ansioso. Tá me entendendo? Aí, pô, nego quer... Caralho, meu irmão. Cara, eu acho que independente de qualquer coisa, por mais que seja uma profissão de músico, a gente não é otário, a gente não é bicho, não, pô. Tem que ser tratado como, como gente, cara. Não tô pedindo que você faça um banquete pra mim... Não, não tô te pedindo isso. Não tô te pedindo mesmo? nada. Eu não tô te pedindo nada. Eu só quero que você bota na tua consciência. Fala assim, caralho, mané. Pô, os moleque... Pô, maior correria. Se coloque no lugar dos caras. Pra você ver. Tem show, né? que eu chego do Rio de Janeiro direto. Já tem show lá. que eu saio do show e vou direto trabalhar. Eu levanto quatro e meia da manhã todo dia. Uhum. Todo dia. Pego estrada todo dia, subo de serra, desço de serra. Todo dia. Eu levanto quatro e meia da manhã e volto, e chego do, do, do serviço às oito da noite. Isso quando a serra tá uma beleza. Quando dá ruim... 11 Isso quando eu não sai tarde quando eu saio mais tarde eu chego 11 meia-noite e levanto quatro e meia de novo é cara é, é mais ou menos o cara ter aquele meio que o simão qual ali né porque igual eu aqui com o podcast eu não faço um podcast igual eu te falei pô só dá para fazer a noite por causa do patrocínio sim Você vai mandar um negócio pra gente beliscar a gente se preocupa com o que a gente vai beber Pra trocar uma ideia bacana. Claro, pô. Então, né? É aquilo, saco vazio não para em pé. Como é que você vai fazer? É, é um parada... o inteiro de uma, duas horas com fome, com sede. Vai Nossa. parar o show pra. Igual teve uma vez que eu tava. Eu, eu, eu... trabalho bastante filmando casamento há sim, sim. anos. Teve uma vez que um DJ aqui de Volta Redonda, não sei se você já ouviu falar nessa história. Tu geral sabe dessa história. Sobre. A gente tava num. num clube de eventos. Sim. Que é até ali no uhum, Aero, uhum. só não vou falar o nome, você já sabe qual é. Uhum. Que é até ali no, no, no bairro Aero mesmo. E daí o DJ ficou com fome, foi tentar comer, o pessoal do bife não quis dar ele pediu uma pizza. <risos> pediu uma pizza no meio do casamento. Imagina, o cara entregando uma pizza no meio do casamento. Com a ciência, né? Véio? Cada vai um vai ter que o defender o seu, seu, seu negócio. Porque é desgastante, cara. É igual eu, tô falando, assim, eu não tô falando isso aqui criticando o contratante tem que fazer ou deixar de fazer. Não tô dizendo isso, cara. Não tô dizendo isso. É só mesmo botar na consciência. Entendeu? Porque, pô, tem gente que se desdobra, cara. Eu tô te dizendo, vou te dizer, o meu caso é tranquilo. Assim, entre aspas, né? Porque eu sempre me alimento, eu já tenho essa parada. Mas tem gente que não tem essa, essa, esse costume. E as pessoas, caralho, mano, como é que eu vou fazer aqui? Não sei o quê. Aquela coisa toda. Eu, fica na merda, fica na merda, irmão, fica na merda. Não Volto a repetir, não é de obrigação do contratante fazer essa parada. É só mesmo botar na consciência se fosse ele, entendeu? Porque eu acho que não ia ser maneiro uma situação desse tipo. Então, assim, para separar parada de comida, a gente já teve alguns problemas, mas aí a gente já, eu já criei essa doutrina com a rapaziada, então a galera nem mais questiona. E se a... tiver, tem, se não tiver, tá, tá tudo certo também. Tá Me dá meu dinheiro... Vamos entendeu? Me, me paga aqui meu cachê que foi combinado, toma aqui seu dinheiro, cada um vai fazer o que quiser depois do show, vai comer onde quiser comer e tá tudo certo, entendeu? Isso eu consegui colocar na cabeça da galera, mas putz, meu irmão, essa parada é tenso, é tenso, é tenso. Mas isso também é uma parada que eu, eu não entendo porque que eles dão mais valor pra quem tá de fora do que quem tá aqui na cidade. É o famoso santo de casa não faz milagre, sabe? é. É, essa conversa aí de, desse troço aí de não faz milagre... Cara, eu acho, eu acho essa parada aí... De verdade, se os contratantes tivessem a noção da qualidade... É porque, na verdade, chega um certo ponto que o contratante pensa mais no bolso, né, cara? Uhum. No lucro que ele vai ter. Mas se a tivesse a capacidade de parar para analisar... Que ele existe, ele tem uma gama aqui na região região, tô dizendo, pegando tudo aí, resende, uma porra toda. De artistas que tem uma qualidade absurda. E que consegue lotar a casa. Você tá me entendendo? Só que, tipo assim, fica nesse, nesse, nesse, nesse negocinho de santo de casa, não faz milagre que já passou muito tempo. Cara, isso aí, mano, é de verdade. Na maioria das vezes, tem vários casos que eu já conheço, que... Cara, acaba com a carreira de, de, de, de pessoas que sonham com essa parada. Porque viver de música, gente... Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Viver de música... Você chega para lá para pensar, ah, é dinheiro. Não, mano. Não. O início... Pode ser que o dinheiro seja uma consequência. Existe. Isso aí é incontestável. Porque a gente vê uma carreira de uma pessoa que é né, despontada uhum. e uma pessoa que é um comerciante. Não estou me favorecendo, não. Só estou comparando uhum. para você entender. Cara, mas pro cara chegar onde que ele chegou, ele já se fodeu muito. Muito. Mano, se fodeu muito. Mano, e isso não é só, tipo, dentro da carreira musical. Eu aqui, desde quando eu parei de, de, de, de trabalhar para os outros, desde quando uh -huh, eu, uh -huh. eu, eu resolvi, ah, vou trabalhar só para mim. Então eu, eu sou focado na área musical também. Em fazer videoclipe, em fazer um ensaio fotográfico, Sim. Em, em ir pra uma balada tirar foto e tal é a mesma coisa, cara. Isso não é só pro músico, pro produtor musical, pro fotógrafo, pro todo mundo que tá ali no meio da música, se, se o cara igual aqui em Valterdonda eu escuto muito, que eu falo em vários podcasts aqui que a gente sofre aqui, é o pô, se você tivesse lá no Rio, cara. Tipo, se eu tivesse no Rio, o cara me contratava pra oh, cá, mas, meu cara, Deus, cara, para eu já deixei isso? de ser contratado pra um, pra um evento, pra fotografar, porque o cara do Rio era o mesmo valor que eu. Aí pagou o do Rio, o do Rio veio e fez um, Sei lá, o mesmo trabalho até. Mas, pô, é sem noção, Tem cara. que não ajuda as palavras, você tá me entendendo? Uhum. Tem que, cara, tem que fortalecer quem, quem, quem trabalha com seriedade, quem trabalha com qualidade, porque também não adianta... Quem tá se esforçando... É, aí, não, cara, não adianta se você generalizar e falar assim, ah, tem que pegar todo mundo da região. Mas tem gente que não faz o trabalho sério. E às vezes não atende a expectativa do cara. Uhum. Entende? Entende? Então, cara, é, é, a gente precisa ter essa, essa, essa visão, essa consciência. Mas existem muitas pessoas que trabalham sério. Existem uhum. muitas pessoas que se dedicam, existem muitas pessoas que ensaiam. Você que é fotógrafo, você que gosta desse negócio de vídeo. Você não é fotógrafo que chega aqui e clica. Irmão. É de qualquer jeito. Não. Você estudou pra você saber como é que funciona a porra da máquina. Uhum. Entendeu? Você sabe o foco, o ângulo, o que, que dá sombra, o que que. Cara, é um estudo. Você se dedicou pra isso. Não é simplesmente eu chegar, pegar meu telefone, ai, o filtro do Instagram, pá, deixou tudo lindo. Não, não é esse bagulho, mano. Não é um trabalho profissional essa parada. Até mesmo pelo Instagram, pra você tirar uma foto decente, você tem que saber. É, tipo assim, um amador faz, mas pegar o cara profissional, ele vai fazer... Diferente. diferente. A foto é diferente, A cara. é outra. O cara que se dedica, que estuda, que o cara que, que quer aprender, entendeu? O cara que que gosta de se dedicar a isso, o cara é diferenciado, o cara é diferente. O trabalho dele, o resultado final, é diferente. Totalmente. É diferente. Totalmente. Porém, as pessoas não conseguem dar valor a isso. Eu não sei por qual motivo, qual que é o preconceito, sei lá que se é preconceito, sei lá se é qualquer maluquice da cabeça, mas os caras não conseguem entender que, caraca, mané, pô, o cara tá se esforçando pra caramba, bicho. O cara, pô, eu consigo enxergar aqui uma qualidade. Mas aí sabe o que acontece nessa situação? quando eu falei pra fazer o que o cara pensa no bolso. O cara pensa no bolso? Que se foda, irmão. Eu não tô nem prestando atenção se o show do cara que é famoso foi bom pra caralho ou se não foi. O negócio é que a galera foi no show do cara porque o cara tá explodido. Uhum. Meu irmão, mas até você chegar a esse negócio de explodido foi aquilo que a gente tava conversando aqui. Que eu comentei. Pô, o maluco já sofreu pra caralho. Já deixou de, já deixou de viajar com a família. Já deixou de estar com o filho, quem tem filho. Já deixou de curtir o aniversário dele. Já gostou de, da esposa, da, da mãe, da avó. Já deixou de curtir alguma coisa da vida Pra poder se dedicar a isso Você tá me entendendo? E essa parada eu acho que é, é super Tem super valor nessa situação Só que cada um pensa às vezes No seu próprio umbigo Não presta atenção nos outros Acho que essas paradas não, não, não, não eu, eu às vezes eu me, me aborreço Então por isso que As pessoas em Volta Redonda Eu vou falar um pouquinho Sobre a questão da aceitação Da minha pessoa em Volta Redonda uhum. Quanto a isso é, eu não sou muito bem quisto ah não que o Leonel é não, não, não tem essa parada de marrento não tem essa parada de mar. é o seguinte eu sou um cara é, muito sensato com as paradas se eu não puder te ajudar eu não vou te prejudicar se eu não puder te ajudar irmão eu nem vou lá não vou pra te atrapalhar não vou pra ficar te tacando pedra não vou se um dia você chegar e pedir uma opinião de alguma coisa, pô, eu acho que isso aqui, isso aqui. Fora isso, cara, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, não tô nem aí. De verdade. Aí ele fala, não que você é muito marrento, que não sei o que lá, que você, porra, não passa, não cumprimenta os outros. Falei, gente, preste atenção. O que, que vocês acham que deva acontecer, que o Leonel deva fazer, o Léo mito deva fazer? É chegar no pagode e sair cumprimentando um por um? Nossa senhora! Rindo pra um por um? Nossa, Perguntando é... se foi a vida boa. Você não vai chegar no palco, né? Você vai chegar no palco. Você tá me entendendo? Todas as pessoas, cara, por isso que eu tô te falando. Quando acontecem essas situações, que as pessoas... Ah, não, que pô é marrento, caramba. A maioria das pessoas, quando fala isso daí, não sabe nem meu nome. Já começa por aí. Exato. Não sabe que eu levanto quatro e meia da manhã para trabalhar. Eu tô falando isso aqui hoje porque eu odeio falar da minha vida particular. Não gosto. Não gosto. Você procurar na rede social, não tem nada da na minha vida particular. Nada. Eu nunca gostei. Eu tenho Instagram hoje em dia porque tem que ter. Profissional, né? É o profissional. Né? Entende? Então, cara, muitas das pessoas. Ah não, que você é marrenta, que você é isso, que isso, aquilo. Não, não sou não, cara. Não sou não, cara. Só simplesmente tenho foco. Esses dias, eu vou até citar o nome porque foi legal essa história. Eu tava fazendo uma gravação sábado passado, junto com a Noelle Júnior. Uhum. Cara, seria legal também se você conseguisse fazer um podcast eles. Isso aí, rapaziada, tivemos mais aquele corte, mas, cara, é a questão de eu chamar a galera do sertanejo, né, de junto e tal, é porque eu, igual o, um, um amigo meu, meu primo também falou, cara, o podcast tá sendo visto, tem uma galera vendo, mas eu ainda não sinto isso, eu não vejo a galera me procurando ainda pra... Pra estar tá aqui. Entendi. Então, eu tô meio que escalando, subindo a escadinha de cada vez. Eu chamo um... Igual eu te falei, eu tava muito na pretensão de fazer um por semana. Mas eu tá tentando fazer dois por semana. Dois por semana, eu tô parando minha vida pra fazer isso. Exatamente. Se eu fizer um por dia, então zerou mesmo. É só isso aqui. Acordar e respirar. Só podcast. Então, eu tô meio que escalando. Devagarzinho. Entendi. Eu chamo um, chamo outro. E agora eu já tô... Aí eu, eu dei uma caída, antes eu tava fazendo uma semana, agora eu tô meio que fazendo uns dois no mês, uns três no mês. Eu tô estudando quem eu chamo e esperando a data melhor pro, pro, pro convidado, pra ele vir, não tô com claro, muita claro. pressão entendi, pra entendi. sair rápido. É o nosso mesmo, demorou é, pra caramba pra colar. Mas daqui a pouco eles vão colar aí, se Deus quiser. Aí voltando a falar do Nari Júnior, Aí a gente tava conversando. Aí nesse, nesse, nos bastidores, né, na hora da gravação...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 Tem a lance da Pô, as pessoas escutam a música, lembra do passado, canta, cara. É muito mais que isso, entende, cara? E, e essa parada voltando a isso aí que você tava falando, de de repente as pessoas ficar pensando, ah, ele é marrento e tal. Eu tava eu quando o Nigéria veio, a gente tava até trocando ideia sobre isso também. Que a, que a galera ficar falando, ah, é marrento, não sei o que, cara, é isso acontece comigo também. Mas uma parada que ninguém sabe.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 Maneiro. Toda semana a gente troca ideia. Hoje, hoje mesmo ele tava, Hoje o Júnior estava me mandando mensagem da comida, que ele gosta muito de cozinhar. Uhum. Ele mandando com um, a comida que ele estava fazendo. Eu falei assim: porra, mano, você vai ficar botando água na boca até quando? Aí não me chama para comer <risos> essa parada. Não, não, agora eu tomei a primeira dose da vacina e, porra, agora vai rolar a parada. Eu falei, eu tô, tô te esperando. Yeah, então, isso cara, as pessoas, as pessoas julgam, pré-julgam, né? O livro pela capa. Mas isso acontece com várias pessoas. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. É a minha carreira toda. Uhum. O que, cara? Você vou ser sincero pra você. Posso estar posso tá errado, tá? Posso estar tá errado na minha concepção. Mas eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de me arrumar bem. Eu gosto de ir no palco, subir no palco e causar uma impressão. Porque eu acho que 50% do meu show é que as pessoas estão vendo. É a aparência. aparência. Porque se você chegar ali e tiver todo mulamba, as pessoas começam a olhar pro outro lado. As pessoas não. Estou te falando porque eu também sou espectador. Uhum. Você está me entendendo? Eu não sou simplesmente um cantor. Eu sou espectador também. Eu curto, eu sou fã de várias pessoas. E várias pessoas me inspiram para poder vestir uma coisa igual, ou uma coisa parecida, ou procurar. Então eu sou um ser humano como qualquer um. Só que eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de falar bem. Eu gosto de colocar as palavras bem colocadas, por mais que eu falo um foda-se de vez em quando, uns <risos> porra aí, é normal. Mas aí as pessoas julgam, não, que você é marrento, que você não dá ideia pra ninguém, que pô, pô. Eu falei, não, cara, não é isso, bicho. Não é isso. Troca pro, comigo, ideia, comigo, uns cinco minutos só. Só cinco minutos. Não precisa ser mais que isso, não. Procura primeiro, sabe assim, Leonel, quem que é o Léo Mito? Leonel José da Silva Silvério é aquele que eu já te falei no início todo aqui. Porque para você depois fala assim: "Caralho, mano, é realmente todas as pessoas, todas, não tem uma". Todas mano, as pessoas. Nem é... soltou pipa contigo que é te... Não é. É, e, tipo assim, só que depois que as pessoas têm essa troca de ideia comigo, a concepção muda. E e, e cara, é muito engraçado que as pessoas que, por exemplo, que tem essa proximidade de conversar comigo e tal, conversam comigo, as pessoas falam assim: Léo, toda vez que alguém vai falar mal de você, eu já entro no meio do caminho e falo assim, não vai falar mal dele não, que você não conhece o cara, o maluco é maneiro pra caramba, que não sei o que, pode parecer que eu não sou, mas eu sou maneiríssimo, eu sou gente boa, eu sou gente como qualquer um, entendeu? Sou, sou caridoso como qualquer um, sou de coração grande pra caramba, eu sou, fico puto, sou nervoso, como qualquer um é também, sou chato, cobro, mas quando eu cobro, eu não cobro por mim, eu cobro pelo, pelo conjunto, entendeu? Essa minha vida toda que eu fiz assim, eu não posso trabalhar, eu não posso trabalhar pensando só em mim. Eu tenho que trabalhar no conjunto. O conjunto faz uma obra bonita. Não é o Léo Mito que faz uma obra bonita. Com certeza. Entendeu? Não é o isão que mexe com câmera, que o cara que não... O Izão é pica na foto, mas se o Izão não botar o fotógrafo ali, um, um cara bem maquiado, uma pessoa com uma roupa bem legal... Se o cara vier todo marrotado, tu não vai adianto. sair marrotado, irmão. Não adianta que eu não vou fazer milagre. Não vai fazer. Não vai. Você tá me entendendo? Tem que ter o conjunto. É o conjunto é da parada. Eu tem aprendi muito, graças a meu bom Deus, cara. Essa minha vida de, de trabalhar longe com pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes, estados diferentes, me, me ensinaram isso. A gente precisa trabalhar no conjunto. Nem ator que, por exemplo, hoje eu sou o, né, entre, entre o, o, o porta-voz da minha carreira. Eu sou o dono da carreira. Então o que eu falo é lei não né? eu poderia falar assim, o que eu falo é lei e foda-se. Foda-se com os moleques que pensam. Mas não é assim. Você pode perguntar pra qualquer um. Minha banda hoje. Rodrigo Guerra, Wagner Ricleto, Iutinho Braga, Bruno Goulart, Vitor, Schuster e Churu. que é o tecladista. Você pode sentar com qualquer um desses aí que eu falei. A qualquer hora, longe de mim, sem falar nada, sem porra nenhuma e perguntar. Quem que é o Leonel? Porque o Léo Mito é simplesmente um personagem, cara. Exato. É um personagem, irmão. É um personagem. Por trás do Léo Mito tem o Leonel, que é gente boa pra caralho. É maneiro pra caralho, tem coração, tem família, tem... tem cara é flamenguista. Sou flamenguista. Aí, Na verdade, eu torço pro Flamengo, não sou flamenguista. <risos> eu torço pro Flamengo. simpatizo com ele. Que é uma parada que eu assim... É, eu gosto do futebol, mas eu não sou aquele cara louco. Ah, eu também. Eu, eu, eu tenho a camisa do Flamengo, ando com a roupa do Flamengo, mas nem a sei se o Flamengo vai jogar certo. essa semana. Então existe um, um, um, uma pessoa, é um personagem. Eu não vou ficar me vestindo como o Léo Mito na rua igual um louco. Não tem <risos> como. Tudo... Todo perequetado, não tem porquê, cara. Eu gosto de andar de chinelo, bicho. Eu gosto de andar descalço, eu gosto de andar de camiseta. Eu gosto de usar bermuda. Como qualquer um. Só que pra... o personagem, ele é o um mito, né? A gente uhum. para pra analisar. Ele, cara, ele precisa se apresentar. É igual um trapezista. O cara não vai andar como um trapezista do circo com aquele monte de coisa, com aquela roupa coladinha no dia a dia. <risos> Indo no banco. Não vai, pô. Você tá me entendendo? Entendi. Então as pessoas dizem, ah, não é marra não, não é marra não, cara. É simplesmente, às vezes, uma posturazinha que a gente precisa tomar. Mas se um dia a gente fala assim, pô, eu não ia é amarrento. Um Chega perto do meu lado, não precisa ficar com vergonha, falar assim, ah, não, eu vou me rebaixar para falar com ele, não, não tem essa parada não. Ou se você tiver com muita vontade mesmo de falar alguma coisa desse tipo, dá um sinal que eu vou até você, não tem problema nenhum, isso já aconteceu por várias vezes. Olha o Aurélio, cara, o Aurélio, <risos> ele fala comigo até hoje, pô, né, o que é isso, cara, que não sei o quê, se eu for falar de, de várias pessoas aqui, a gente vai fazer o um podcast cinco horas aqui, mas não, não, não vem ao caso. Ele fala assim: Caraca, velho, eu fiquei impressionado no dia que você veio no varandão do Aé falar comigo. Eu falei, por qual, qual motivo? Ah, bicho, achava você é muito marrento, que não sei o quê, que papapá, papapá, Hoje, cara, nós somos amigos. Eu tô devendo um, um, um bate-papo com ele, um show um almoço. Que, Rapaz, agora eu não sei se. Rapaz, eu já tinha combinado com ele que era assim. Fala, Aurélio. Ó, queremos você aqui, hein? Eu sei que o tem bastante história tem, engraçada, Tem, pô, agora, Ele é gente boa pra caramba, um cara de é coração. Que eu que trazer, não foi e que... na hora que você for falar, cara, eu acho que ele... Eu tenho certeza que ele vai, vai topar. Vai topar, né? É um maluco de coração muito bom. Então, hoje em dia a gente é amigo e tal, a gente bate papo, a gente troca ideia. E, cara, é assim eu vou levando a vida, mas não é marra. Só procura saber quem é Hoje eu acho que vocês estão sabendo mais ou menos quem é o Por trás do existe uma pessoa, né? Então, não tem essa parada de marra, não. Gosto de me vestir bem, gosto. Gosto de ter tênis, gosto. Gosto de andar cheiroso, gosto. Gosto de usar boné, gosto. E eu invisto nisso, pô. Isso não é errado, não, pô. E errado não tá. É isso que eu ia falar agora. E não é com o teu não dinheiro, tá. não é com fula... Não, eu trabalho pra isso. Hoje em dia, eu tenho a condição de ter isso. Você entendeu? Uhum. Hoje, igual eu tava, tava, fazendo, tava mexendo no meu quarto hoje. tava arrumando meus tênis. Porque eu gosto de tênis. Eu devo ter 50 pares de tênis. Mas eu tenho, é meu, eu gosto, porra. Maneiro. Maneiro. Entendeu? É organizado. Eu tô limpo, eu limpo meus tênis. Eu não guardo meus tênis sujos. Eu sou enjoado, eu sou chato. Aí isso titula como se fosse uma... Mas não é marra, não, mano. Não é marra, não. Eu sou comum. Porque pra eu ter isso tudo hoje, que eu tenho, né? Que eu tenho Você lutou boxando. pra caramba. No passado, a minha mãe me dava... Mas que meu pai me dava o que eles tinham condição de dar. Então passei várias vontades. E eu não julgo eles por isso não, porque minha mãe e meu irmão, um dia eu acho que poderia voltar a falar podcast da minha família, cara. Que porra, bicho. Não, essa daqui é a nossa primeira temporada, né? Na, na, na, na próxima temporada... Vai falar de outros assuntos. É, não, vai ser uma temporada... Então, a próxima temporada vai ser já a temporada que vai ser ao vivo aí, não vai ser gravando, a gente não vai ter tempo. A gente vai sentar ah, aqui. Aí, que é bonito. E vai embora. Aí vai é embora, vai ficar trocando ah, ideia. Ah, caraca, isso é mais. bom, vamos Tem embora, vamos Você toma um gelo, cara? Pouco, muito pouco. Claro. Você ficar alto rápido? Também. Ah, entendi o Meu olho cai. Gelo. Vai me dando sono, eu sou fraco pra bebida. A galera, o, o do Biel, pro, o Biel, ele trouxe uma garrafa de uísque pra nós acabar com ela no podcast. No final, ainda bem que acabou. Mas eu não a, consigo nem andar. Ainda bem que acabou a, a bateria. Na da bateria. câmera. Eu não consigo nem andar, mano. Não consigo a gente nem ficou andar. Ficou mal aí, começou uns assuntos muito doidos, ainda bem que já tinha acabado. O podcast. Mas esse podcast aí, Mas por favor, próximos... me chame. Não, os próximos eu, eu, eu vou trazer todo mundo de novo pra fazer um ao vivo, que o ao vivo a gente. Ih, a gente escracha. Pode soltar mais. Largar né, o asso. Então, tipo assim, cara. É, igual eu tava falando, a minha família, a minha mãe, é, sempre me deu o que ela pôde o que ela não pôde nas condições que ela tinha. né Só que os meus amigos que tinham uma condição melhor. E eu ficava com vontade de ter. Uhum. Isso é errado? Não, não é errado não, pô. A gente é ser humano, a gente tem vontade. Então, hoje em dia, eu tenho uma condição. Não tenho a condição que eu queria ter, não, porque... Cara, eu sou muito vaidoso, pode parecer que não. Hoje eu tô com a barba não tá feita, que eu tenho que fazer amanhã. Mas eu sempre tô com a barba feita, eu sempre tô com o cabelo feito, eu sempre tô com a unha feita. Entendeu? Eu sempre tô com uma roupa limpa, sempre tô usando perfume, usando creme. Eu sou muito vaidoso. E errado não tá. Não, não é, cara, entendeu? As pessoas até me titulam, cara, esse maluco é viado. Não, eu não sou viado não, pô. Não sou viado. Isso aí eu posso te garantir. Nessa vida, <risos> impossível. Cara, é, tem, tem gente que, que, que, que tem essas ideias só porque às vezes o cara é muito vaidoso. E você é vaidoso, cara. Não e usa umas roupas nada a ver também, não tô nem aí. Só que essas roupas nada a ver. Você é bem desconstruído com o lance de roupa. Ih! Total. Tipo, botar um negócio onça. Um negócio <risos> de... Sério? <risos> nem ligo. Maneiro, cara. Uso? Maneiro, Uso pra caraca. Maneiro. Eu tenho conjunto de onça. Maneiro, cara. Tenho. Se você olhar no Instagram aí, tem lá, um vídeo lá com a roupa de Quem onça. Quem eu vejo assim aqui é o. Um... Putz, cara, agora eu não esqueci o nome do, do, do, do negão, amigo meu. Ixi, agora eu esqueci. Ele canta pagode também. Ele tava aqui no Santo Agostinho, eu acho. Gente, ferrou. Caraca, tá na ponta da linha, não é ruim quando acontece isso. É mas, cara, de eu acho maneiro essa parada da, da pessoa ser bem desconstruída com roupa. Eu tenho vontade de ter esse estilão todo, de andar com várias roupas diferentes, mas, cara, quando eu vou comprar, acaba que eu compro a mesma coisa. <risos> Entendeu? Aí eu tenho o meu primo, acho que você conhece ele, o Richelle uhum. Meu primo, ele é pagodeiro também, toca alguns grupos às vezes. E ele, quando eu vou comprar roupa, ele fala, não, não, negão, pelo amor de Deus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo... Porque, pelo amor de Deus, velho. Né? Senão você vai voltar com a mesma, a mesma roupa que você usava, usava em 2000. A mesma roupa que tu foi usando. É. Você <risos> volta igual, <risos> só cara. Só vai comprar uma nova. Aí teve uma época aí que eu comecei a comprar só roupa preta. Só roupa aí, preta, cara. só roupa preta, só roupa preta. Aí todo mundo... Meu via, amigo Schuster. Todo mundo vinha. Isão, por que você fica andando de preto? Cara, porque eu sou fotógrafo. E? Eu tenho que andar de preto, porque se eu estiver em cima do palco, eu tenho que estar de preto. Aí eu já comecei nessa nova e fiquei só comprando roupa preta. Luque. Aí eu saí disso por causa do meu primo também. Elisa, pelo amor de Deus, né? quando você for comprar roupa, você me fala. Né? Aí ele ia lá comigo e tal. Mas até que agora, nessa pandemia, eu tô... Cara, eu tô um ano sem comprar roupa, cara. Você tá mal, Eu tô um ano, mas eu tô um ano sem sair. Não, mas pelo amor de Deus, velho. Eu tô um ano sem sair, cara. Irmão. Começando a falar nesse, nesse lance de sair... Como é que tá sendo essa, essa reviravolta, coisa de pandemia, show... Se mant... Até porque você não se mantém com o show, né? Mas shows caiu. Cara, essas paradas. como é que tá sendo, né? Já tivemos fases piores. Muito pior. Quando fechou tudo mesmo. Aí eu, nas minhas condições, não preciso citar nomes nem nada, mas nas minhas condições, dei cesta básica pra uma, uma pancada de músico meu. Ajudei pra caralho, porque os caras necessitavam mesmo, muito é um assunto que eu não gosto muito de tocar no um assunto, porque pode parecer que eu sou grandão, essa porra toda, mas sou emotivo pra caralho, né? sou emotivo pra porra, e quando falo umas pessoas que eu gosto, as pessoas que eu considero, as pessoas que eu faço questão de ter no meu ciclo eu fico com, eu, eu até brinco com a rapaziada, as pessoas que são meus amigos de verdade eles entram dentro da minha casa entram dentro do meu quarto Vão no meu guarda-roupa, pegam o que quer pegar, usam o que quer pegar. Agora as outras pessoas são colegas, né? conhecidos e tal. Então eu consigo, em uma mão, eu consigo colocar essa quantidade de amigos. Porque essa parada de amigos é foda. É foda, mano. É difícil. É difícil pra caralho. É difícil. É difícil pra caralho. Não é simplesmente uma não. é uma sabedoria pra... Exatamente, para você distinguir saber ele. distinguir e essa, e essa vida de noite, essas coisas todas é, me, me ensinaram muito, sabe? Uhum. Já perdi vários amigos Tipo assim Que eu considerava como amigos Por conta de N coisas Por conta de dinheiro, por conta de droga, por conta de bebida Por conta de mulher Por conta de N outras Outras situações E essa pandemia, cara, ela veio pra gente poder Refletir muita coisa, sabe? Uhum. A gente refletir sobre o que o que é ser amigo, o que é ajudar o próximo, o que tem aquele lance da empatia né as pessoas tão dizem aí, mas muitas pessoas não, não sabem o significado correto dessa situação. Então essa pandemia veio para poder agregar, por mais que ela tenha devastado aí a gente já perdeu eu perdi vários conhecidos, várias pessoas que trabalhavam comigo, lá onde eu trabalho, e vieram para poder mostrar realmente, cara, que a gente não é porra nenhuma nesse mundo, Porra nenhuma. A gente é só mais um ser que papai do céu deu a oportunidade de ter vindo para cá e fazer a sua história. E só que essa pandemia tá mostrando que a gente faça que a gente precisa fazer a nossa história da melhor maneira possível, né, cara? Acho que isso daí é algum isso que tá acontecendo é uma forma dele dele alertar, gente, pelo amor de Deus, esquece essa parada de ganância. Gente, pelo amor de Deus, a vida é, é essa daqui. Precisa viver. Você precisa ajudar. Você precisa ser do bem. Você precisa ser bem-quisto nos lugares, sabe? Pelas pessoas. Porque é, é, eu tenho, eu tenho um, uma situação que eu não gosto muito de. Várias coisas eu não gosto de comentar, né? Mas sobre a questão da minha família. É, eu perdi meu avô recentemente pois assim, tem uns dois anos eu acho e cara o meu avô não era bem quisto entende Os meus tios vão estar vendo essa parada ou não vão ver minha mãe vão ficar puto comigo senão foda se não vão foder mas ele não era bem quisto e eu, uma parada que eu tenho pra minha vida que é o seguinte cara a gente só leva da vida o que a gente foi aqui Fora isso, irmão. Carro, casa, luxo, tudo que. Vai ficar tudo aí, irmão. Roupa, sapato. Vai ficar tudo aí, mano. Vai ficar tudo aí, as pessoas vão fazer o que quiserem. Você não vai ter o que poder para falar mais nada. As pessoas não vão te respeitar para nada. Entende? E, cara, por ele não ser bem quisto, ele faleceu, eu tava trabalhando. E eu vim embora. Tive que pegar um táxi, a empresa me pagou um táxi por conta desse falecimento. E eu vim embora, cheguei aqui praticamente na hora do enterro. Ele, ele faleceu no domingo, só que ele morava sozinho, né? Perto da minha casa. Ele faleceu no domingo e a gente foi só descobrir na segunda. Caramba! É, mano. Ele infartou, caiu dentro de casa... Porque a gente não tinha o costume de ir sempre, né? A gente ia toda semana, mas não era na segunda-feira. Porque no domingo a gente já ia. A gente ia ido no domingo. Ficado lá com ele lá um tempo. é almo... na hora do almoço a gente foi embora. E ele tava de boa, almoçou. Depois do almoço fartou. Aí a dona, que era a inquilina, né? Da casa. Achou ele lá. Aí eu já tava no Rio. Minha mãe teve que sair do serviço. Foi um corre-corre danado. Pra arrumar essa situação. E porra... Por ele não ser tão bem-quisto, por ele ter feito várias... Eu não vou dizer o mal. Por ser bem-quisto, acho que resume. Cara, eu cheguei no velório, eu não acreditei. mano. Tinha minha mãe, meu irmão, minha tia e eu. Caramba. E meu tio. Os dois filhos dele, os três filhos. Um filho não foi, porque tinha... Tinha problema há muitos anos. Então, tinha nós três, minha mãe, é, meu irmão, minha prima chegou depois e eu. Caramba, cara. Cara, você tem noção do que é essa, do que você viveu uma vida e ele ia completar 80 anos. Você viveu uma vida inteira, 80 anos da tua vida e no final dela você não tem ninguém lá, bicho. Ninguém. Tô dizendo que as pessoas devam ir no enterro, um velório, não. Mas é consideração, cara. Porque pelo que você fez, pelo que você foi. Uhum. Entende? Cara, então essa pandemia aí, como eu estou te dizendo, ela veio para poder mostrar para as pessoas que a gente precisa ser do bem, bicho. A gente precisa ser benquista. A gente precisa fazer o bem sem olhar quem, sabe? E eu faço muito isso. Faço parte de um projeto de de ajudar pessoas carentes, mas isso aí não quer dizer nada também para falar que eu sou uma pessoa boa não, porque tem várias pessoas que são, que fazem essa parada e são ruins pra caralho, uhum. entendeu? Só que, pô, cara, a pandemia, ela veio pra apresentar isso daí. Sobre a questão de que você perguntou, sobre a questão de shows, cara, a gente tá passando perrengue. A classe do entretenimento em geral tá passando perrengue, tá passando dificuldade absurda, pessoas passando fome, só que é a lei, né, bicho? A gente tem que cumprir a lei. Se a gente não cumpre a lei, a gente tá errado e a gente é punido por isso. Então, cara, é pela misericórdia mesmo de papai do céu, a gente que a galera que vive da música ainda tá conseguindo, porque ela tem amigos. Uhum. Tem pessoas que, que são do bem, são pessoas que gostam, que estão. eu, eu sou uma delas, que ajudam essas pessoas. Porque não tá fácil, cara. O dinheiro já não era grande. Aí, por essa situação, caiu mais caiu ainda. mais ainda. Porque eu sei que tá ruim pra todo mundo. Então... Fala, rapaziada. Tivemos mais aquele corte, voltando aqui pro nosso último bloco. E, cara, voltando a falar aqui, eu acho, eu acho que... Assim, eu tenho uma expectativa que... Que é, dezembro, se Deus quiser, todo mundo tá vacinado. Deus te ouça, cara. Pô, agora eles deram uma, essa semana, deram uma pancada de vacina aí, né? A galera da escola, né? Vacinou bastante gente que, que já tinha que ter vacinado antes, que pra mim era, tinha que ter sido os primeiros. E, e parece que em alguns estados eles já estão falando de outubro, cara. Outubro, oh, outubro tá 100% dos adultos vacinados. Cara, é uma expectativa que a gente tem, né, bicho? Só que, pô, infelizmente, nosso país, bicho. Infelizmente. Eu não sou muito... Eu não tô com essa expectativa muito grande. É, é assim, Sabe? tá vacinado é uma coisa. Agora, voltar a liberar as casas, voltar a liberar... É, não, e o, mesmo, e o mesmo vacinado, cara. A gente fica vendo casos e casos aí. A gente fica vendo, o jornal mostra. As coisas mostram, mas às vezes tem muito fake news também, que a gente diz, né, é. que a galera diz e o caralho. Mas, cara, o nosso país está muito atrasado. Muito. muito atrasado em relação a vários outros países. É muita sacanagem que o nego faz. É, é uma parada que eu não gosto nem de tocar no assunto, é isso da religião e política. Eu odeio essa porra. Entendeu? Eu odeio mesmo. Só faço o meu. O meu exerço o meu voto de cidadão porque tem que votar. Porque, na moral, cara. Na moral, na moral. A gente tem um país gigante, um país rico, mano. Cara, o nosso país é o único país que tem tudo. Todas as recursos naturais que a gente tem tudo. aqui. Tudo! E a gente não consegue ser uma potência mundial, cara. É, cara, mas é, é basicamente... Eu acho, assim, na minha concepção, eu acho que é basicamente isso daí. Igual eu tava vendo hoje, eu acho que eu vi foi o Gregório falando, não agora, quem tava falando hoje no, numa entrevista que eu assisti. O cara falando, os, os artistas, eles têm a missão de se envolver. Porque, querendo ou não, qualquer pica que esses caras fazem lá, mano, rebate primeiro, é, rebate primeiro é nos artistas. É mano. isso aí. E os, os artistas é quem tem a voz pro povo. É isso aí. Então, mano, se os artistas não se envolver, na hora que der a pica, lá vai estourar e vai ficar igual agora. E vai ficar agora. por isso aí. Igual agora. Entendeu? É isso mesmo. Não, isso daí, por essa situação, é verdade. É assim, e, mas também se envolver... Com muita responsabilidade, né? Com muito estudo, não se envolver só pra falar qualquer Exatamente. coisa, que às vezes a gente vê alguns que fez e faz, aí às vezes. Mas aí é para você ver, é um fala, cara mas não sabe o que tá você falando. ver, é um cara que tem essa noção. Porque o resto todo tá cagando pros muito artistas, pô. O nosso, o nosso, depois eu tô falando, o nosso segmento, o entretenimento, é o que tá mais prejudicado, irmão. Muito. Todo mundo, cara. É hora de restrição muito. pra isso, é horário pra acabar aquilo, pra começar aquilo. Caraca, Sim. irmão! Cara, e tem tem, o, não, tem um porra, amigo que meu de... que veio aqui fa para de... falar exatamente sobre esse lance dos artistas na pandemia. Ele falou que cada prefeitura recebe uma verba ele, ele trabalha é, dentro da, da, da uhum, prefeitura que uhum. ele falou. Cada prefeitura recebe uma verba, que essa verba é designada exatamente para os artistas. Mas como aqui na região ou em várias outras prefeituras não tem ninguém lá dentro, que os artistas botou lá dentro para trabalhar para eles lá dentro, aí não tem ninguém lutando por isso. Mas é, ele, depois você assiste, a galera que está aí, assiste o podcast que, que eu fiz com... Ih, rapaz... Esqueceu de novo. Faz parte, faz parte, faz parte. Faz parte não, mas esse, esse, esse, esse, esse, esse assunto fiz, é polêmico não, mesmo. Então, eu fiz o, o podcast, vai estar tá entrando aqui no, no cardzinho o podcast, vocês clicam aí, mas foi o um podcast com... Caraca, o Vota no Preto, Vota no... <risos> que doideira, como é que eu esqueço o nome do cara? Não, eu fiz o podcast com... com... Bota na descrição, bota na descrição dessa. Está aí descrição da na descrição, podcast. E daí ele fala exatamente sobre isso, cara. Exatamente sobre isso. Que cada prefeitura já recebe essa verba que é designada exatamente para os artistas. E os artistas eles deveriam ter uma bolsa da prefeitura para segurar eles nessa época. Pra onde Você que vai? Né? Ninguém sabe pra onde tá indo. Não né? vai, irmão. É isso que eu tô te dizendo. É cada um olhando pro seu. Calis Custódio. Ah, é, porra. Ele vai ficar bolado comigo assim. Senão... Não, cara, não é... você lembrou? Pô, você lembrou. É porque eu tô tomando coca. Se fosse cerveja, é, cara. Tava, tava tranquilo. Tava tava melhor. Ele ficou constrangido, que eu falei, quando ele me ligou, e falou assim, pô, você bebe? Eu falei, cara, infelizmente, não. Né? Tô... tô tranquilo, ele. Já tava oh. indo lá na Zélia, pegar umas 24 oh. garrafas. Caraca, mano. Eu acho que ele deve ter ficado, assim, <risos> abrochada, tá ligado? Aquela brochada ruim. <risos> Exato. Aí o você vai tomar coca, né? mas Exato. Aqui, vamos fazer o seguinte, cara, para melhorar o astral. Dá ah. aquela palhinha, você vai dar aquela palhinha? pô. vou. Eu trouxe então, meu cavaqueiro, meu cavaqueiro... Aqui, Aí eu vou sair daqui, rapaziada, agora com vocês, o rapaz do cavaquinho... Ô, o Chute. Qual for, mano. Como é que vai sair o som É, aqui, é, é, é. Então, maluco ele tá você tem que vir tem que fazer um podcast novo, com o Chus também, mano. O Xuxa... ah, só que o Chust vai. Eu posso te falar, um só... ah, falar um segredo? Posso falar um segredo? Eu convidei ele antes de você. Ele falou: não, cara. Eu não, velho. Eu não. Ele não quis vir. Não, não. a resenha não foi essa. Não, você não quis vir, cara. Você não quis vir. Você falou: não, velho. Eu, eu, eu acho que eu não, velho. Eu não. Pode vir no, no podcast. Agora com ah, vocês, O Zão saiu. Eu, ele entrou no podcast chute, sem querer. <risos> ah, se ligou. Ah, lá, lá, lá, lá, lá. Que onda, mano. Que maneiro esse bate-papo. Agora é só a vez de falar, ou vou Deixa eu só me defender. Hum, Falei pegar, que, mas... que eu até viria, mas. Eu não tenho conteúdo nenhum, cara. Vou falar o pô, quê assim, pra vocês, ver? Você não, tem conteúdo, não oh, tem conteúdo. tá doida, pô? Vou contar história, o quê, não véio, velho? Nada. Mas eu venho. Começou Vamos a tocar antes de mim. ah? Eu venho. Você pode contar o poder de todo mundo que você conhece. Vai... <risos> vai azedar. Ele, ele, ele começou a tocar antes de mim, cara. Pô. Como é que fala que não tem história, pô? Tá maluco? Não, eu venho. Tocou uma porrada de grupo. Como é que não tem Aí, história? Várias histórias. Maluco, é? Aí, agora ah, gosto disso hora. aí. E o bom é que o Schuster canta, o se canta e toca. Canta? Canta, pô, cantou ele. Esse daí é meu irmão branco, cara. Eu tenho um irmão preto que é meu irmão, e esse daí é meu irmão branco. Maneiro, cara, maneiro. Quantos anos de amizade? 33. Maneiro, Porque cara. com um ano de idade, a gente já não entendia muita coisa. Com dois, a gente já... Então é 33. Eu tenho 34, ele Eles 35. Eles foram criados juntão, fomos então. estudar na mesma escola. Começamos a tocar junto, maneiro, na época cara. da escola, essa parada maneiro, toda. Maneiro. Muito bom, muito bom. Cada um tomou um rumo, mas aí a gente se juntou de novo. Cara. É eu falo o que eu costumo falar com a rapaziada, que eu falei com ele assim, o Schuster. Ele é o cara que mais acredita nessa minha carreira. Uhum. Vou falar rapidinho aqui. É o cara que mais acredita na minha carreira. É ele. Ele e eu. E papai do céu. Então, cara, o que, o que hoje eu tenho, tipo assim, de ânimo... Das ideias, ele vai. Léo, a ideia é essa aqui, eu, eu não preciso. Ele não precisa nem falar. Ele tem, pra você ter noção, ele tem a cena no meu Instagram, irmão. Ele entra no meu Instagram e faz o que ele quer no Instagram. Manil. Entendeu? Responde às vezes, faz a caixinha de pergunta enfim. É um cara que, graças a Deus, me co colocou no meu caminho e as coisas quando tem que ser, tem que ser mesmo. A gente foi criado junto. Agora eu falo com meu irmão branco, eu coloco comando com ele assim: Xu, a gente só precisa ter paciência que a gente tá no caminho certo e a gente vai vencer, irmão. A gente vai vencer, cara. E isso daí já tá escrito, a gente vai vencer, a gente só precisa ter paciência persistência e fé naquele lá de cima, mais Sim. nada, mais nada. O resto a gente tá fazendo nosso trabalho, estamos fazendo nosso negócio honestamente e vamos vencer. Então, cara, eu tenho uma, tipo assim, não é uma dívida, é uma promessa, a gente tem que cumprir, eu sou muito correto com essas coisas. Uhum. Cara, no dia que o papai do seu assim o Léo Mito explodiu, né, nacionalmente, uhum. tá conseguindo viver da música, você vai ter a mesma coisa que eu tenho, cara. A única coisa que você não vai ter é a mesma mulher Porque não dá Fica <risos> é complicado, né? Mãe? É isso Cara, eu, eu ia perguntar pra você Sobre alguma história lá de Porto Alegre Um passarinho verde me falou que Teve umas histórias engraçadas lá Nossa. Dessa viagem sua De <risos> avião pra Porto Alegre Que isso? Será que não vai cortar não, cara? Vai Só cortar daqui a... Rapaziada. acho que tem tempo. Fala, rapaziada Nossa, demos uma parada de meia hora só pra descarregar o cartão... Sempre da minha vez tem <risos> falar pra caralho, né, velho? Cara? Você não tem jeito. E você falou que você ia contar umas histórias aí dessa viagem histórica, a viagem pra Porto pra Alegre. Porto Alegre. Foi, foi sua primeira vez de avião? Não, a minha não. Foi dos meninos fora. Mas a galera... Muito. Vou contar um pouquinho, resumir, né? <risos> foi... <risos> foi novembro isso. 2019, eu acho. A gente foi pro, pro, pra Porto Alegre pra poder fazer a, a rádio, né? Nova metrô. Ficar o dia inteiro lá fazendo essa parada. A gente ia num dia, ia voltar no outro dia. Uhum. Aí, rapaz, chegamos no, no, no, no aeroporto, né? Os moleque de apreensivo porque nunca tinha viajado de avião. E eu, e eu que organizei tudo, né? A passagem de todo mundo. O código de barra de todo mundo uhum. e tal, pra poder. Aí foi na... Aí quando chegou no aeroporto, mano. O primeiro foi o Bruninho. Bruninho de chinelo no aeroporto, chinelo varanda, bermuda, <risos> uma blusa de frio, uma mochila nas costas o pandeiro na mão. Meu Deus! Eu falei, caralho, Bruninho, você vai chegar no aeroporto. Porra, viajar, irmão. Não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Aí foi, meteu o pé. Entramos pro pro aeroporto, deixei o carro no estacionamento e entramos pro aeroporto. Chegando lá, mano, primeira coisa, o Bruninho, vou postar, vou postar que eu vou viajar de avião. Chegou lá, aquele painel, né, que vai mostrando os, os voos, né, que quem chega, uhum. quem vai, aquela coisa toda, o Bruninho com o telefone. Pá! Do nada, uma mão no ombro dele. Guerreiro, pode tirar foto, não. Apaga. Sério? Sério. Segura, segura, não pode tirar foto, não, irmão pode apagar. Ele, tá bom. Tudo sem graça. Que isso, cara? Mas não pode tirar foto no aeroporto? Meu irmão, naquele dia, o cara, sei lá, o cara falou assim, não pode tirar foto não, irmão. Sei lá, se é por conta de alguém falar que o voo tá chegando, pra arrumar qualquer problema, não sei. Que não é sei. isso, cara? Não podia. Aí, beleza, passou. Aí, só comigo que acontece essa chorada, né? <risos> e vai tudo pro ar. Aqui, deixa eu te falar, eu tô no podcast aqui, cara, gravando uma entrevista aqui, daqui a pouco eu te ligo. Já é? Oi, Manu! Beijo! Valeu, meu velho, daqui a pouco te ligo. Só comigo que acontecem essas coisas. Aí, meu velho, fomos para essa parada aí, beleza. Aí falei assim, agora é hora, né, de entrar pra parada porque já tava dando o, o check-in, fazer o check-in, fizemos check-in todo mundo. Vai estar tá na hora pro, pro embarque. Aí no embarque foi um por um, fulano. Aí eu botava lá o código, aí o portão abria e fulano entrava. Igual o colégio, né? Uhum. Aí eles foram. Aí tava, a gente chegou, porque o voo era cedo, né? E aí a gente chegou no aeroporto e tava escuro ainda. porra, cadê o avião que não sei o quê? Que pá, pá, pá, pá. Aí chegando na hora que eles entraram na, mesmo na, na, na plataforma de embarque, já tava claro. Aí ele viu aquele monstrão, né? Os moleques. Caraca! Caraca mas o bagulho é grande pra caralho, que não Meu sei o quê. E aí começaram a ir pro dia, aí já tiraram foto, ficaram mais mas tranquilos. Vocês então... viajaram de azul ou de gol? Acho que foi... Não, não foi isso, não foi nesses dois não, velho. Foi tan. Tá? Caralho, pô, A volta foi azul. Pô, quando eu fui... Foi lá tá? Latam. É, Latam. Tá. É Latam, é Latam. Eu... Tá. Quando eu fui viajar de azul, fui fazer um stories... Aí um amigo meu mandou assim pra mim Azul cai Nossa Eu subindo na parada Falei, mano, você é maluco, desliguei o celular. Na... É porque bota pra pedir pra botar no avião Modo avião, bota avião. É. Foi a primeira vez Botar a moda é. avião É a forma certa é. Aí, mano, fomos pra essa parada Aí os moleque, caralho, como é que essa porra sobe, meu irmão? Não sei o que Aí começam as perguntação, eu né, relaxa, Rela, rapaz Falei, relaxa, <risos> irmão, relaxa, fica tranquilo Tá vendo aquela lá, a plataforma de embarque nossa aquela lá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 Sul Fluminense achando que é carioca lá no Sul, pá, que não sei o que. Esse hambúrguer. Esse... Forçando é forçando o É, sotaque. o sotaque. Aí chegamos lá e falamos assim, senhor, é... esse hambúrguer é grande, cara? É. Claro, e, e dá pra comer bem, daquele sotaque deles lá, né? Tal, claro, qual, Dá pra comer bem. É muito grande e tal, que não sei o que. E acompanha batata? Não, vem batata. Aí chegou eu, né? Fominhão, gulosão.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 Ó, deu problema na passagem do voo, vai ter que mudar o, o Pita de voo. O Pita, a, a, a, a passagem do Pita vai ser com escala em São Paulo, de São Paulo ele vai pro Rio. Então ele vai mais tarde. O nosso voo era seis e pouca da manhã, o do Pita era nove da manhã pra São Paulo. Caraca, e ele ia sozinho. Sozinho. O Caraca. Bruninho...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 E, porra, vambora, mano. Aí acordei era 4 horas da manhã. Falei, rapaziada, vamos levantar, que nós sumimos 5. Porém, nessa parada à noite, a gente ia falar no hotel. Ô, Pietro, vamos fazer o seguinte, mano. Você fica dormindo até mais tarde. Eu vou pedir pro cara do hotel deixar um Uber pra você. Tu vai pro aeroporto, o cara vai te deixar no aeroporto, irmão. Não tem problema, só a, sua, a sua plataforma de embarque é essa. Tu vai fazer o check-in, o cara ali. Caralho, velho, faz comigo, não, cara. <risos>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 Acelerando, não tinha o que bater, não tinha que bater de frente com ninguém. Chegamos no final, vou fazer o check-out. Ah, fazer o check-out com não sei o que. que e tinha o café da manhã, só café começava às seis. o nosso voo era 6 e 20 então não dava pra tomar o café. Aí chegamos na hora de fazer o check-out. e O maluco falou assim: não, é, tem uma acréscimo aqui. Eu falei, acréscimo de quê, irmão? Aí aquilo já me deixou puto. Porra. Falei, acréscimo de quê? Não, porque era o quarto duplo, foi pra triplo. Eu Falei assim: não, não, não, não.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 Foi a menina que me atendeu aqui que não falou porra nenhuma comigo. Ele tomou assim nessa parada aqui e vai com Deus, tá liberado. Eu falei, irmão, você tá maluco, rapaz? Ele tentou jogar, né? Ah, mas sabe, ô, ô, ô, isso daí, você sabe o né? O cara pensa assim, esse carioca aí eu vou passar, a perna não dele. Não vai nunca. Carioca aí, pô. Qual vai foi nunca. desse carioca? Irmão. Chegar aqui, vai achar que... É, vai te meter essa bronca. <risos> falei, já tô indo embora sem tomar porra do café, cara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 2017, final de 2017. Falando, falando de carreira solo, cara, é sempre quando. De repente é um. Até um assunto que você não, não sei se você vai querer entrar, mas. Tem. Sempre quando rola essa transição, hum. né? Tem alguns assuntos chatos. O seu foi super tranquilo. Não. Ou infelizmente teve uma. Tipo, porque você teve aí, você teve umas cinco transições, né, velho? É até você chegar no, na sua carreira solo. A minha carreira solo, na verdade, agora, ela entrou. Tipo assim, foi destino de Deus mesmo. Eu não procurei, eu não tive nenhuma desavença com, com os meninos pra poder falar assim, eu quero fazer sozinho. Nunca tive nada dessa parada. Uhum. Foi uma parada que aconteceu mesmo. Eu fui fazer uma participação, assim, uma parada nada a ver em Angra dos Reis, pra ajudar um amigo, que é o baterista hoje que toca tá comigo. E lá os caras gostaram do, do, do meu potencial, da, do, da voz, sei lá. O jeito de vestir, enfim, não sei. O todo. É, num todo, o né? Grupo. Os caras curtiram e começaram a, a, a amadurecer essa ideia. Eu achei que não ia pra frente, porque promessas nessas 20 anos aí, sempre tive, né? Uhum. E nunca vingou. Aí, mano, até que chegou um dia do... Oxe, você tem que fazer uns stories aí, mano. Pra finalizar a parada. Puta merda. Toma aqui, vê se o meu dá pra fazer alguma coisa. Aí, mano... Fomos pra essa parada... Tá aberto aí sim o negócio. E... Quiser chegar, mas aqui e os caras começaram, mano. E os caras começaram a, a... A amadurecer a ideia mesmo do negócio. Uhum. Bota aí, suquinho, bota suquinho. Sai quando não tava... Sai bonitinho no store, né rapaziada. É, copo <risos> cheio, né mano. Aí quando tava no, no, no... As coisas já tinham praticamente andado. Já tinha dado reu algumas reuniões e tal. Pro início. Do, do, do, da carreira, chamei os meninos, sentei no, no, no, no estúdio com eles, que a gente estava ensaiando, é, e expus, expus, expus o, que, o que tinha acontecido. E a galera aceitou bem? Não aceitou. Na verdade não é que aceitou bem, né? Ah cara, sempre, sempre rola, tipo assim, como é que eu posso dizer a palavra certa? Ah, cara, por tudo que foi criado, né? Por tudo que foi vivido, tipo assim, porra, agora eu vou ter que abandonar essa parada, o que, que vai ser, uhum. como vai ser e tal, eu acho, tipo... Ah, cara, passa... Pô, passa, ser humano passa um monte de coisa na cabeça do ser humano, né? Uhum. Aí, mano, eu deixei essa parada de lado, deixei o tempo passar, aí eu tinha que montar a banda. Falei assim, cara, eu... eu quero montar essa carreira, Porém, eu queria muito que todos vocês continuassem nessa, nessa luta comigo, se for de interesse de vocês. Até o início foi tudo bem, foi tudo fluindo legal, tava rolando, mas aí depois cada um foi seguindo. Na verdade, não era cada um, né? Era eu, o Peter e o Schuster. O Schuster resolveu ficar e o Pita resolveu seguir a vida dele do jeito que ele achava melhor. E, porra, sendo feliz assim, pra mim, tô feliz pra caralho também. Só que aí foi assim que aconteceu o lance da carreira, entendeu? E agora eu tô rolando aí, aí veio... Em 2019 foi o lançamento da carreira. Em 2020 veio a pandemia. Aí atrasou muita coisa. Mas aí a gente, tipo assim... Papai do céu sabe o que faz, né, cara? Com certeza. Ele é lá em cima que determina. Às vezes a gente pensa de um jeito ele tá determinando de outro. A gente só tem que mais é que aceitar e agradecer por estar tá vivo aí, cheio de saúde. Uhum. E com vontade, né, cara? Vontade de trabalhar. É, vontade eu de trabalhar. Tem um projeto já aí e... É, tem muita coisa, já tem as músicas gravadas Cinco músicas gravadas Falando, Fala um pouco aí dos seus projetos O que, o que tá por vir aí pra rapaziadinha Só, só dar aquele gostinho Então, na verdade, o que dá por vir Acho que é melhor você falar, porque depois desse negócio Que a gente conversou do podcast, aqui é que tem muita coisa pra você trabalhar é, Junto é, comigo, é, entendeu? Gente, bastante bastante coisa pra tá por Apresentei vir Apresentei né? pra você a música, então agora yes. É, vou é deixar o som, os... é o EP Já saiu aí o seu single, né? Uhum. Já saiu um single que... é, amor, é amor o nome da música aí, gente a música está sendo trabalhada aí nas plataformas digitais, no, no YouTube, no canal. Dá uma procurada lá, Léo Mito, e no Instagram, Léo Mito também. Música é amor, o nome da música. Música bonita pra caramba e a gente tá. Vamos dar agora daqui, daqui pra frente. Daqui pra o Izão vai dar uma ajuda aí pra gente vai poder. Vai. É fazer esse agregar, planejamento né? desse, dessa estratégia certa da gente lançar o resto do, do EP inteiro. Cara, pra fechar com chave de ouro. Ah. Tal você deixar aí uma palhinha dessa música Que já tá nas plataformas Agora, pô Justa, hein? <risos> Pô Vamos é nessa, Na primeira vez que o meu olhar cruzou o seu Todo mundo, até mesmo a lua, percebeu Que é amor É amor Meu amor Amor Amor É Ô, oh, bravo É amor, arroba, Leonito é um oficial Eu sei que é Amor Ó, oh, coraçãozinho e tudo mais é. é isso, é isso Música é amor, essa música é boa demais Qual é meu meu mano branco? O você fez isso? não falou nada aqui, a... a voz não sai, é isso, né? Eu tô falando aqui. É porque ele tá fazendo é, negócio de... de é, separando aí. <risos> então é isso, rapaziadinha. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast aí pra vocês. Resenha do Isão. Curtiu a resenha? Pô, tá maluco. Obrigado. De coração mesmo. Obrigado pelo convite. E espero que a gente possa voltar aqui naquele projeto que tu quer fazer aí de alvivaço. Pô. Se eu, eu quiser, em breve, breve, Léo um Mito no, no Tons music. Isso, meu isso, velho. E... Izão produzindo a porra toda. E mais pra frente a gente lançando aí o um EPzinho. Vamos embora. Show? Obrigado, gente, aí. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho do nosso bate-papo. Comenta com a galera aí. Vamos embora, Izão. Leomito, Leomito, Izão. Vamos é isso, passar. rapaziada. Deixa o um comentário, já deixa aquela likezada, já compartilha pro amigo que curte um podcast, que curte um pagodinho maneiro e breve, breve, muito mais trampo aí pra vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Fui! <risos>